Muy buenas tardes, Maestro Agustín. Adelante. Muy buenas tardes con todos. A, a toda la audiencia que nos... Que nos está no. escuchando, nos está escuchando, disculpa. Y en esta vez nos toca hablar de esta palestra, conferencia, que se llama Folla de Coca, Superalimento y Medicina. Lembren que eh, la, hace como dos, tres semanas también se faló la, la, la Folla de Coca com o el uso dos povos indígenas do Brasil e agora para complementar vamos a, a falar da folha da coca superalimento e medicina então para os que não me conhecem meu nome é Agustín Guzmanso de Peru eh, eu sou um apaixonado da, da medicina ancestral eh, dentro de eso está uma das plantas que que gosto muito assim de que trabajo muy investigo, eh, faz pesquisa está la la huachuma, que es o cactus, que se produce aquí en o Perú aquí en las montañas y que es de la familia del peyote. Bueno, y de ahí ven a folha de coca. folha de coca, ¿a qué acontece esto? Porque ahora, vos saben, eh, nos falamos de folha de coca, más Del otro lado tenemos más, la folla de coca es droga. ¿Por qué? Porque alguien se iluminó negativamente y eh, hizo un, en un laboratorio hizo a, laboratorio malfecto y produció a, a cocaína, más eso es al cronhidrato de cocaína, más que eso es a droga. Esa droga que es, eh, las personas la consumen por las nariñas, ou eh, se inyecta, mas o consumo natural como alimento, como medicina, que é vía oral, isso não é droga, isso é uma medicina e um alimento. Então vamos a falar desta esta folha da coca. Vamos a situar-nos. Eh... Esta folha da coca se usou muito aqui en esta parte de los Andes y la de, de Amazonía o de Amazonia, Mas fueron los incas y los pre -incas quien usaron muita esta folia. Y yo falo que aquí no se sabe quién fue primero, si fue los ovos o la galinha, mas que el grande espíritu votó a la folia de coca como un, un premio, como un para estas personas que moran acá porque tenía mucho trabajo que hacer mucho trabajo físico los andes por ejemplo las montañas de los andes no son planas es rocha es montaña y aquí en estas partes por ejemplo no no da para hacer agricultura más el grande espíritu votó dio como como presente esta planta esta medicina para estas personas y então, estas pessoas, até antes da, da chegada dos españoles, dos europeus, porque foram aqui no, no, no Peru, eh, na, na, na Colômbia, toda essa parte que se fala español, chegaram os españoles, mas do lado de vocês, de Brasil, chegaram os portugueses. Mas, até hasta essa, hasta essa época, não se conhecia as vacas, os cavalos, as cabras, as ovelhas, a cana de açúcar, mas aí às vezes, quando eu falo isso, mas então essas pessoas passavam fome, eram desnutridos, e aí é uma boa pergunta, justamente é isso, que estas pessoas não, não passavam fome, fome. tinham uma, uma alimentação muito com, completa, e de muita força, e então, por exemplo, com folha da coca, Ellos consiguieron movimentar, las personas que conocen Perú, conocen Cusco, Machu Picchu, consiguieron movimentar las pedras de Cusco, que, que pesan toneladas, las pedras de Machu Picchu. Entonces, eso es é la fuerza que da este a Folla de Coca. Entonces, si comparamos con el leite, con la carne, a, a Folla de Coca tiene más calcio que a leite la folla de coca tiene más fibra y, y proteína que a carne, entonces no, es, las no, personas de ese tiempo no no necesitaban este carne, bueno, mesmo porque no había, más de ahí me va a decir sí, más se les cazaba, ok, cazaban, más es eran la parte los que moraban en la Amazonía, más acá en esta parte de los Andes a los, los animal los animales nativos que son las llamas, las alpacas, las vicuñas Eso, ellos no comían porque eso era para aprovechar para la y aprovechar como eh, bestias así de, para cargar cargas pesadas. Entonces, la otra cosa que no da para mentir o esquecer es que, por ejemplo, estas personas con esa boa alimentación, que son los alimentos nativos, ya está demostrado que las personas de ese tiempo, la mayor parte de ellos conseguía atingir los cien años de idade. Imagine, sin ter leite de vaca y carne. Entonces, gracias a eso, con la folla de coca, es que todos ellos tenían esta, esta, este, este medio de vida, así que era con mucha, mucha, mucha salud. Então, eles moravam assim no paraíso, mas eu não estou falando do paraíso do, do catolicismo, de Adão e Eva que comiam a maçã, não, eu estou falando desse outro paraíso que nós morávamos aqui, que tínhamos abundância, plena, completamente, muita abundância de comida, que tínhamos feijão, que tínhamos milho, que tínhamos batata, então, apareciam, eh, usualmente y mayormente en esa parte de os as pessoas de aquí, eles fueron completamente vegetarianos. Por quê? Porque tenían una y tinham muita, muita, muito, muita alimentação, mu, muita eh, fartura para para todo eso. Então, todo eso ayudó y se se se conservó el uso da da folha da coca. A parte de eso de la folla de coca, que, es, que eso va a hablar André, que es como alimento y como como medicina, en cuanto a los componentes químicos que tiene. La folla de coca actualmente, por ejemplo, se usa aquí en los Andes, es indispensable en las ofrendas. En todos los los ceremonias de ofrenda tienen que tener folla de coca. ¿Más esa ofrenda para qué es? Esa ofrenda es para agradecer a la Pachamama, agradecer al sol, a la tierra, a los cuatro elementos, al grande espíritu, por todas las, la abundancia que, que les nos da. Y tengo otra cosa más importante también, que eso también es, es histórico, que aquí ficaron y quedó una, una historia, una leyenda que es a, uh, que tenía personas que leían a hoja de Coca, o sea, ellos usaban y actualmente usan, la folla de coca como oráculo. Entonces, esas dos cosas que son, que es indispensable para la, las ofrendas y de, del otro que es indispensable también para, para leer a folla de coca. Entonces, ahora, por ejemplo, eh, a causa de, de la droga, el cloridato de cocaína, o gobierno de Estados Unidos, porque mucho muchos jóvenes que se drogan con, con la droga, con el cloridato de cocaína, é que o governo de Estados Unidos dá uma, uma grana para o governo de Peru para que cada vez se destruam as plantações de coca. Mas, o que vai acontecer se é que desaparece a, a coca acá em Los Andes? Então, depois, depois isso não vai, passar, não vai acontecer. Eh, não vai ter, vai a desaparecer esta costume, esta história de, de leer as las hojas de coca porque no va a tener hojas con que con qué leer no no va a usar hojas de café por ejemplo para leer no es eso es un... entonces más de aquí no estamos eh, tratando en una luta, el trabajo que nos hacemos así como esto que estás es falar las propiedades boas que tenga a esta medicina por qué porque eh, hace hasta el año hasta el año pasado a fin de, de año tenía dos medi plantas medicinales no mundo que eran prohibidas, que eran penalizadas. Eso es por que era a cannabis, a cannabis medicinal y a folia de coca. Más a fin de año del año pasado despenalizaron a cannabis por por la Organización Mundial de la Salud dio esa a, la, a las autoridades de, de Viena de que tenían que, que despenalizar a, a cannabis. ¿Por qué? Porque ya no podían sostener esa mentira que que a cannabis es droga. Entonces, aquí ahora en todo el mundo, casi que a cannabis medicinal es es legal, más ahora depende de cada país de hacer las leyes y que todo eso... Eh, eh, camine directo más de ahí nos queda y estamos en esto en esta en esta palestra en este trabajo de despenalizar a a da coca para qué? para que ya no no de, de facto que se va las personas que quieren usar a da coca como droga eso ya no es problema de nos porque no estamos nos queremos alimentarnos con a da coca eh, aquí en lo futuro eso vos sabes Vem uma crise de fome a nível mundial, mas, a nível mundial, mas isso que vai dar? Que se despenaliza a folha da coca, é que nós vamos a ter, vamos a ter muita comida acerca da folha da coca, porque a folha da coca é o melhor alimento que nós temos e muitas coisas mais. Então, agora eu deixo com vocês a a André de Marco para que le continúe con la exposición de, de da palestra esta, la palestra está la folla de coca superalimento y medicina. André de Marco es é, é, brasilero él es biólogo, educador ambiental, músico e indigenista. Entonces, mi hermano André, la platea es é de usted. Adelante. Gracias, Agustín. É... Mais uma vez, estamos aqui e nesse trabalho assim, que a gente está fazendo aí pela, por essa planta, por essa medicina, por esse alimento, a folha da coca. E aí, nas conversas com o Agostinho, a gente criou é, essa ideia. Né? Eu tinha esse ensejo já há muito tempo e ele me fez esse convite, né? porque... A maioria das lives aqui do, do, daqui do as segundas feiras né? É, grande parte, para não dizer todas assim, é, é em espanhol, né? E aí é, eu propus para ele também, e ele estava sabendo já do meu trabalho, e de fazer umas lives em português para atingir as pessoas aqui do Brasil. Né? A primeira live, como ele mesmo disse, foi sobre o uso ancestral da folha de coca pelos povos indígenas do, do, do Brasil. Já, essa live está salva aqui na página do, do, do Agostinho, no Facebook, e também está no meu canal do YouTube. Né? E lá né, eu estou apresentando um pouco da minha pesquisa, né? porque ó, se pouco se sabe né? é que, existe, que existiam e existem povos né, indígenas do Brasil que fazem uso da folha de coca né? na Amazônia e em outras partes também então esse foi o trabalho da, da última da última conferência falar um pouco sobre isso dizer sim né tem folha de coca no Brasil tem de folha de coca na Amazônia existem é, faz parte da tradição dos povos de muitos povos indígenas e então e agora vindo né então a gente fez um aspecto antropológico e agora fazendo um aspecto nutricional e medicinal que também é algo que é bem pouco sabido, né? Porque as, geralmente, né, quando se fala da coca, a pessoa faz associações claras, né, com a marca de refrigerante, com o narcotráfico, não sei o quê. E pouca gente sabe, ah, que, né, dessa maravilha que é esse alimento que e essa medicina que é a folha de coca. Então, como Agostinho me apresentou, me chamo André, eu estou escrevendo um livro sobre sobre a folha de coca, reunindo todas as informações em português. É, ainda não tem data de lançamento está no processo de produção eu estou escrevendo no, no, no processo de pesquisa né? e a ideia é fazer um material em português trazendo é, aspectos históricos o é, uso ancestral pelos povos indígenas uh, os aspectos medicinais alimentícios, enfim toda a diversidade de uso né? então um material assim que pelo que eu tanto que eu estudei ao longo desses anos, é, é um material bem neto, ainda mais em português, né? Estou juntando material em português, traduzindo bastante coisa, pesquisando coisas novas, é, trazendo novas informações, é, enfim, eu estou nessa, nessa caminhada. É, e eu me encantei com essa medicina quando eu, eu fui para o Peru. Na verdade, eu já me encantei aqui no Brasil, eu estava com os planos de ir para o Peru e, e aí a gente encontrou um amigo que era peruano e foi a primeira vez que eu tive contato com essa folha e senti uma coisa muito boa e quando eu, e foi tire e queda né quando eu cheguei no Peru em 2016 é, Pude estar em contato e me encantei demais. Eu passei um tempo no Peru, voltei, depois morei um tempo no Peru, trabalhando numa loja que difundia a cultura da folha da coca, produtos com folha de coca, é, entre outras, e outras plantas medicinais também na Amazônia e dos Andes, mas o foco era é, a medicina da folha da coca. Então, e aí foi uma coisa que me encantou e eu senti que era um, um grande chamado mesmo. Eu sinto um pulso muito forte por fazer esse trabalho. É, não é, eu nem sei, eu sei explicar e não sei explicar ao mesmo tempo, porque é uma, é uma coisa que me acompanha, assim, que eu sentia que é um compromisso que eu firmei com ela quando morava no Peru e vim para cá também. E, e é isso, ultimamente até tenho me sentindo assim... É, é, é muito curioso assim, no Brasil, eu me sinto assim... É, falando sozinho quase, gritando sozinho, mas aos poucos estou né, é, querendo criar esse movimento de trazer informa é, esse, essa informação sobre isso. E, e é isso. Então, esse livro também vem para é, formalizar, né, para oficializar tudo, todo esse processo de pesquisa. Hoje, justamente, estava trabalhando aqui, tem um, e transformou o campinho num sistema agroflorestal, e hoje eu estava roçando com um facão né um, um dos caminhos da, da agrofloresta aqui, e muito... para me preparar aqui para a live, <risos> e depois eu estava tomando banho, e aí eu justamente pensei, poxa, é isso mesmo, é esse trabalho de, de, com a Folha de Coca aqui no Brasil, de trazer essa informação sem um porta-voz, sem uma voz, é abrir o caminho com o com um facão, literalmente, de todas as, de todas as formas, então, vamos que vamos, eu espero que essas informações cheguem, quem queira ouvir e se encante e, e, e instigue ou até questione e que isso traga movimento, que traga mais vozes para essa planta que é maravilhosa, que é uma das plantas, se não há mais, a mais, das plantas mais injustiçadas né, da história recente da humanidade. É, então, é isso. Vamos lá, então, começar nossa apresentação. É... Tem um ditado que resume bastante isso que, eu tava, que o Agostinho estava falando e que acho que é legal para dar o pontapé. Tem um ditado lá no Peru, que para quem for viajar para o Peru, para a Bolívia, para a Colômbia, isso é muito comum de se ver em algumas artes, em algumas lojas, que é a coca não é branca, la coca não é negra, la coca é verde, né? O de coca, alimento e medicina, né? Essa é uma uma coisa de uma informação de impacto assim, para a gente pensar, olha só, peraí, aí, a coca é verde, é uma planta, é uma folha, é um alimento, é uma medicina, né? E, logicamente, eu não vou entrar nos pormenores das questões de, de, do narcotráfico e, e da questão do refrigerante, mas, então, porque a gente tem que ter espaço para falar sobre a folha de coca, né? que essa é a missão dessa live. Né? Mas eu acho que essa frase aqui, justamente, ela traz uma, uma... é muito direta e traz uma informação muito precisa, sim, é uma reflexão profunda sobre tudo que a gente vem falando sobre a folha de coca, certo? Então, o que, que acontece aqui? O, que que o grande, como o Agostinho já, já iniciou, é, que é o grande equívoco, né? folha de coca não é droga, folha de coca não é cocaína, certo? A gente tem que falar que a cocaína na folha de coca, é, ela tem uma composição muito pequena, na média, ela vai estar tá lá é, 0,7%, né? E fora isso, né? Tem outras vitaminas, outros minerais, outros alcaloides na folha, né? Então, e além disso, é, a cocaína no estado natural dela, né? Ela ingerida pela boca também, ela não é considerada uma droga, ela é também um alcaloide que ele é medicinal, né, tem suas, a gente vai falar um pouco mais para frente isso, mas ela tem as propriedades anestésicas, analgésicas, anti-inflamatórias, né, então o que acontece, para a gente ter uma ideia, né, precisa de mais ou menos uns 300 quilos de folha de coca para fazer um quilo de, de cocaína, e sendo que esse um quilo tem sei, muitos insumos químicos, 15 insumos químicos, né, misturado. Né? E a gente tem que lembrar que a cocaína é um aqualoide muito volátil. E para poder extrair, a extração não é tão fácil. Então, como o Agostinho também falou, não se extrai a cocaína pura, se extrai um sal a partir dessa cocaína, que é o cloridrato de cocaína, que já é uma outra também, uma outra substância. Né? Então, e aí tem uma problemática ainda dessa, deste refinado, colocado nas mucosas, né? seja intrave... ou seja pelo nariz ou seja intravenosa, né, é... que acontece um, é... um boom aí de dopamina e tem uma reação que não era esperado que acontecesse, então acontecesse, né? Então, quando a gente está mascando a folha de coca ou utilizando o ipadu, o mambi, né, é... acontece outras coisas, né? A... a a porcentagem de cocaína ela já é mais baixa, ela em estado natural não é a mesma coisa que é a, a droga, e ela também se transforma. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a cocaína, ela se transforma em, em benzoil e depois pela ação da, da, da, da saliva e das enzimas, e transforma em quigonina, que é uma forma muito menos ativa, né? é muito mais suave, né? e ela tem um efeito benéfico sobre o corpo. Então, parece é esquisito falar que a cocaína... Vai ter um efeito benéfico, né? Mas, né, obviamente, o grande problema é a, a forma que se faz e a forma que se usa, né? Aí se tornam uma droga, né? Então, assim, como diz o, o, no livro, o Coca, um biobanco, do, o doutor Oshito né, e o Kunihiro, é, eles, como eles, eles, assim, eles afirmam que nunca foi registrado nenhuma morte por uso natural da folha de coca e também que seu consumo não causa... Essa dependência, essa dependência que as pessoas estão acostumadas a ver em relação à, à substância, à, à droga, à cocaína, né? Então... Ah, André, é... desculpa te interromper. Você está passando as, as, as fotos, porque não se vê nada. Ah, eu estou no segundo. Eu tô, estou tô aqui... É es que a primeira não saiu nada. Espera um pouquinho... É, você está na folha, é... isso que você falou de que da folha, da, da coca é verde, não, não, não passou, não, não, não, até agora não passou nada. Está no primeiro a... slide ainda? Não, não passou nenhum, nenhum, algo está errado aí. Espera só um pouquinho. E agora? Aí já está. Mas vai, vai, vai desde o começo do princípio. Agora ah, está. Que... Tá. É, vê se está se mudando as. as... Agora está aparecendo? Está aparecendo. Ah, tá. Você quer que eu de novo? Por, por exemplo, isso da. Da, da folha, não, não é negra, não é, é, é verde, Com, passa de aí, começa de aí, por favor. Tá certo. Mas só para mostrar a foto. Ah, sim, não, sim. sim. E aí, então, bom, é, perdão, acho que eu, eu, eu, eu, deu algum problema aqui que não estava compartilhando aqui, eu tive que apertar de novo para compartilhar, mas, ah, então é isso, ó. É, agora o que eu tava está falando... agora tá certo. Ah, tá. Eu, eu não tinha percebido que não estava não compartilhando. Tá bom. Adelante. Eu tive que mexer aqui para acompanhar o Facebook e aí aconteceu isso. Tá certo. Não, mas... Ah, então, essa é a imagem que eu estava falando, que é uma imagem que a gente, é, frequentemente, a gente vê né, no... No Peru, na Bolívia, né? Que é uma chamada, né? É uma informação, uma informação bem direta, falando aí que a coca não é branca, a coca... Ele não é preta, é a coca, é verde, né? Dando a alusão aí a que existe uma planta, um alimento, uma medicina por trás desses usos que foram, né, foram transformados aí na, na, na sociedade atual. Certo? Agora vê se vai passar bonitinho aí o slide. Ah, tá passando, na segunda está ah, passando. Tá bom. Tá certo. Vamos seguir, vou seguir adiante, tá bom? E aí, eu tenho até uma, uma reflexão interessante sobre, sobre esse assunto, né? É, que é curioso, né? A gente pensando nos males que o alcoolismo traz para a sociedade, alguém consegue imaginar, por exemplo, é, você proibir o grão, a cevada por causa da cerveja, ou você proibir a uva por causa do vinho? Ou assim, olha só que loucura, né? Você proibiu um arroz por causa do saquê, né? Então, por que, que proíbe-se a folha de coca né? por causa da cocaína, né? A gente tem que... Né? Eu sou de, de, desta opinião e eu acho que, que é uma coisa que tem que ser, ser trazida assim, com bastante reflexão é esse processo de criminalizar, marginalizar as plantas, né? é indiscutível que existe né e os males do, do, do, do alcoolismo né é, seja na violência familiar na violência contra a mulher no acidente de trânsito e não é por isso que se proíbe a substância né tem política pública para para trazer informação para as pessoas a lidarem com a substância as substâncias alcoólicas né assim como no Brasil também os efeitos do tabagismo, tem política pública, né? Como que você vai falar de alguma coisa que é proibida, né? Como que você vai ter política pública falando de alguma coisa que é proibida, né? Aí, aí você, de repente, você tem uma, é, um descontrole, você não fala sobre isso, e aí tem toda esse, essa problemática sobre essa política, né, essa guerra é, contra as drogas, mas, enfim, na verdade, você proíbe algo que não era para ser proibido, porque a folha de coca ela não tem nada a ver com essa história né é algo que se faz né a partir disso né? não é, não quer dizer que as pessoas tivessem acesso à folha de coca que se aumentar o uso de, de, de cocaína né precisa ter hectares de plantações de cocaína para você poder fazer né é, eu até faço até um paralelo né hoje por exemplo é, quantas pessoas é, plantam orégano colhem para usar na cozinha e quantas pessoas compram o orégano pronto né é só uma associação por mais que o orégano é é, é liberado para ser plantado quantas pessoas plantam né então é um, é um universo assim muito distante você ter a planta liberada e você é, ou você criminalizar uma planta porque existe um uso aí é muito que é muito equivocado sobre isso né o melhor seria é, essa planta estar liberada aqui no, no, no Brasil que era para ser também fazer parte da cultura porque existe povos aqui tradicionalmente que usam folha de coca, e as pessoas saberem fazer um bom uso né e, e aí não é qualquer planta também né a gente está falando da folha de coca a gente está falando de umas plantas uma das plantas que são os melhores alimentos do mundo né como ou, a gente tem problemas aí de desnutrição uh, é, tem assim uh, prevê né como o Augustinho tá, tava falando é, preveem que, que, que pode ter um pode ter um problema aí de, de fome no futuro, né? E aí, então, a gente vai precisar de plantas que incríveis, como a folha de coca, que são muito nutricionais, né? É, então, com certeza, ela pode vir aí para ajudar aí nesse processo todo, já que ela é um grande alimento, tá? É... Então, como eu estava falando, pela, regi pela região andina, né, a folha é conhecida como um dos melhores é, e mais completos alimentos que o ser humano já teve contato. Olha só, quem aqui no Brasil já escutou justamente sobre isso? Né? Quando você pensa em coca, você vai pensar em outra coisa, você não vai pensar que é a possibilidade dela ser um grande alimento. Né? E mesmo que essa afirmação seja é, verdadeira ou um pouco exagerada, é um fato... Né, que a gente vai debater um pouco isso, é, mesmo que essa informação esteja exagerada, que a gente vai debater sobre isso. A gente, é, é um fato que ela é um grande alimento, é um excelente alimento e apresenta doses impressionantes, principalmente de cálcio, de ferro, de fósforo, de vitamina A, B2, vitamina C, e ainda mais, é uma planta que apresenta uma, uma porcentagem, ainda mais por ser uma folha, uma, uma porcentagem muito impressionante de proteína também. Comparado com outras plantas do reino vegetal e por ser uma folha, é uma planta é, bem notável é, proteica, tá? Vamos lá. Então, quando eu estou falando que a coca é um superalimento, qual que é a classificação de superalimento ou desse superfood, né? Porque é normal a gente ver assim, na, que cada cada planta uma hora ela ganha, né? Ela é a planta da vez, né? A moringa foi, hora por nobes. É, a espirulina, né? o cacau, tem muitas plantas que são um, são consider... às vezes acabam sendo a bambambã da história, né? por ser, né? ser um super um superalimento. esse termo, né? Ele se tornou bem popular, né? então é, através da mídia e pelos consumidores, né? e é para descrever alimentos que que contêm é, bastante nutriente Compostos bioativos com propriedades de, de preferir, prevenir e até tratar a doença, né? Então, assim, além disso, superfoods, né? O superalimento são plantas que provocam sensação de saciedade e é muito curioso que a gente vai ver como a folha de coca corresponde a vários itens que eu tô mostrando nesse slide aí, otimiza o metabolismo. Isso não foi que eu coloquei para encaixar em relação à folha de coca, não. Eu peguei. É, de, da classificação de superfood. Né? Aumenta a energia física, aí, ó, provoca melhora no fun funcionamento mental, fortalece a um, a um, a, a, a, o sistema imunológico, a imunidade, né? age como desintoxicante, previne o envelhecimento, né? e previne a aparição de doenças é, e também aumenta o nível de seu desempenho em tarefas do dia a dia. Aí vocês vão ver, ao longo dessa apresentação, como a folha de coca está relacionada com todos, não é um ou outro, com todos com todos os tópicos que eu mostrei aqui. Né? Então, isso que vai ser legal. Fiquem aí na live. É, prometo assim, não ficar muito prolixo, tentar ser ágil assim para vocês poderem acompanhar do começo ao fim todas as informações legais que eu tenho para falar. Tá? Vamos lá. Então, quando a gente está falando da folha de coca, a gente está falando de um vegetal muito rico em cálcio, ferro, potássio, vitamina A, C e do complexo B. Olha só, segundo um estudo famoso, que eu vou citar ele agora, existe um famoso estudo sobre a folha de coca no, e nos anos 70, precisamente em 75, um estudo da Harvard, que é um dos, um, é um dos trabalhos mais conhecidos ou mais conhecido sobre a composição química da folha de coca, né? É... E nesse artigo aí também fala né, que a ingestão de 100 gramas de folha de coca, ela supera a, dia... a dieta diária de cálcio, de ferro, de fósforo, de vitamina A, vitamina B2 e vitamina E. Isso, são... Isso... Ela atende essa recomendação feita pela Organização Mundial de Saúde para uma pessoa, tá? É... Então, olha só... Ele é abundante em sais minerais, fibras, vitaminas e também pobre em caloria. É, e essa folha pode figurar entre os melhores alimentos do mundo. Quem disse isso né, foi, dentro, foi um doutor, Ciro. É, ele diz aqui, ó, preconiza a utilização sobre a forma de farinha, produto capaz de combater a fome que ainda afeta 52,4 milhões de pessoas no subcontinente americano. Suas virtudes terapêuticas e farmacêuticas também são evidentes. Uma análise de três seus alcaloides, né, realizada no Centro de Pesquisa Científica e Técnica da Ultramar, da França, comprovou que a coca permite adaptar-se à vida nas altitudes, ao estimular a oxigenação, impedir a coagulação do sangue e regular o metabolismo da glucose. É... Ah, então, aí, como vocês podem ver no slide... É... Aí está o famoso estudo é, da Harvard, quem quiser me pedir depois, eu tenho ele em PDF aqui para compartilhar, eu fiz questão de ler esse, esse artigo inteiro em inglês para poder entender um, um pouco, porque se você começa a ler a literatura da Folha de Coca, é, alguns dados, cada dado está de um jeito... E aí eu queria entender por quê. E aí depois eu fui decifrando por que, que tem algum dado que está de um jeito, um está maior, o outro está menor, e aí eu fui entendendo. Então, esse é o estudo da Harvard feito. Ele existe, ó veio, é feito por, por, por, esses, por esses pesquisadores, né? feito lá em Cambridge, em, nos anos 75. E aqui, trago um trecho aqui, ó, dizendo que é, é surpresa pelos valores altos aí, Especialmente de cálcio e ferro, tá? E, e aí, aquilo que eu tinha recortado no slide anterior, que é a ingestão de 100 gramas aí, ó, da, de uma, da coca que eles pegaram da Bolívia, né? É, é mais do que satisfatório da recomendação diária, né? É, Para como eu falei, de cálcio, de é, ferro, fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina, B, e, e, vitamina e, né? É, então, nesse artigo, foi daí que eu tirei essa, não é uma coisa que eu inventei, alguma coisa que está num site ali, aqui, não, é um artigo científico, certo? É, que está falando isso, né, esse tal famoso estudo da Harvard, tá bom? E aqui está, então, a tal tabela, olha só, a tal tabela da, da composição da folha da coca, né, mostra aí, a, a, a grande porcentagem de cálcio, de ferro, mostra uma, uma impressionante porcentagem aqui em gramas de proteína, de fósforo, é, e também um, um, né, rica no complexo B, né, como dá para ver aqui. É, essa foi uma das plantas que eles fizeram um estudo mais completo, né, e aí eu estou mostrando só essa tabela porque eu, eu traduzi essa tabela eu peguei a tabela do artigo científico, coloquei ela em português e botei ela bonitinho numa planilha do Excel, assim, Excel não porque eu uso Linux, mas eu fiz uma planilha e coloquei os dados bonitinho, porque no artigo ele não está como tabela, ele está meio que escrito por extenso. Então, peraí, deixa eu fazer então esses dados aí exatamente como estão no artigo científico, vou montar para poder colocar na apresentação, tá bom? Uh, aliás, aqui ó, mostrando aqui também o potássio, 2 gramas, que são uma dose bem impressionante, a gente vai entender por quê. Tá? Então, essa aí é a anatomia aí da folha da coca, segundo essa pesquisa de Harvard no, no, em 75. Tá? Aí, nesse artigo, o que, que acontece? Ele, ele mostra que eles, ele, ele, eles, eles fizeram uma pesquisa com a coca de São Francisco não é de São Francisco nos Estados Unidos é São Francisco uma cidade na Bolívia uma outra coca da Bolívia aqui embaixo e uma coca do Peru né e você vê que eu a gente pega os dados dessa linha dessa primeira linha porque é, pela pela que está mostrando aqui é, é foi desta espécie dessa dessa amostra dessa da primeira linha que tiraram mais dados. Então, geralmente, se utiliza mais esses dados aqui de cima, tá bom? Só que acontece: né? tem outras amostras, e aí também tem um outros dados que as pessoas costumam usar, eu vou também trazer esses dados, que é uma média é, desses, todos esses valores aqui, pegou essas três, é, os, os, os valores que encontraram nessas três Nesses três exemplares de coca, né? E aí fizeram uma média também e tiraram esse valor médio, né? Então, quer dizer, não foi uma pesquisa só, né? Foi feita com três é, cocas em três lugares diferentes, né? Para poder fazer uma média. E aí que é interessante que eles também pegaram assim e fizeram uma comparação que a gente vai ver mais para frente também. Eles pegaram as plantas mais consumidas na América, fizeram uma média delas também, fizeram uma comparação com a coca, né? que a gente vai trazer esses dados também. É, e é aí que se torna bem interessante também, tem uma tabela famosa é, de comparação dos, dos alimentos mais consumidos na região dos Andes, é, fazendo uma relação com a coca. Eu vou falar mais para frente. tá? Então, só para saber, essa é a tabela que, que contém aqui na, nesse artigo científico. Tá? E aí, olha só que interessante, nas pesquisas minhas, é, eu encontrei uma pesquisa na Colômbia que fez duas amostras em dois laboratórios diferentes, é, uma atualização dessa pesquisa em 2015, olha só. É, e aí fizeram uma comparação é, justamente com a, as amostras do, do, do, do estudo de Harvard, né? Então, isso já traz um, um mais parâmetros, poxa, depois a ah, 75, 85, 95, 5, é, 40 anos depois fizeram uma outra pesquisa e relacionaram os dados, né? E então assim, olha só curioso, né? E, e muitos dados batem aqui, né? Por mais que você pode falar, nossa, mas que pesquisa antiga, lá de 75, e aí tem uma pesquisa de 2015 ó, fazendo uma relação aqui, ó, a parte de proteína muito próxima. É, a parte de fósforo até saiu mais alto nessa de 2015 a parte de cálcio também saiu basicamente a mesma a mesma quantidade de miligramas tá vendo ó? 1600 1620 e a de Harvard é 1540 tá aí por exemplo ó, foi, é bom saber porque a gente ó é do potássio acabou saindo metade aqui ó que era duas na, gramas na, na pesquisa de Harvard. Uh, aí nessas amostras novas, estão aqui com 1 grama e 1.10, um, 1.11, um um né? Mesmo assim, esses, esse, esse, essa quantidade de potássio, a gente vai ver mais para frente, são é, bem expressivas também, né? E aí você vê, ó, a quantidade de ferro também, números muito próximos assim, tá? Então, vou focar nessa tabela, vou focar nesses valores iniciais aqui, porque as outras coisas também estão bem próximas, né? Outros valores aqui, assim como o nível de carboidratos aqui, certo? Então, essa pesquisa foi, eu vou mostrar a capa, dá para encontrar o PDF na internet, é um, é um projeto aí de, lá na Colômbia, sem, é de uma instituição aí sem fins lucrativos, né? E, e aí é, é de duas pessoas aí que já tem um, um trabalho aí grande aí com os cocaleiros e né? cocaleiras na Bolívia, no Peru e na Colômbia, fazendo essa investigação e valoração da, da, da folha de coco como um bem agrícola, né? É... Então é, é desse desse lugar que eu tirei essa tabela, essa pesquisa aí de 2015, tá? É... E aí aí faz né, nos resultados vocês podem depois me pedir também esse PDF, eu posso mandar também, fazendo trazendo essa conclusão do, né? Confirmando os dados aí do do, do, da pesquisa de Harvard, né? trazendo esse, expressiva, esse expressivo valor sobre proteína, sobre ferro, sobre fósforo, sobre cálcio. Tá? E aí ele até fala uma, uma informação interessante, num, né? é, um pensamento até do Duque, é, da, da pesquisa de Harvard de 1975, falando que, que os, os, os, os povos é, das comunidades rurais né? é, é, é um pouco é um pouco difícil de encontrar até uma uma, uma deficiência nutricional uma desnutrição nesses povos rurais e ele fazendo essa relação com a coca né ela sendo um elemento importante para que essas comunidades simples né é, elas não estarem sofrendo de, de desnutrição e a coca sugerindo que a coca seria um contribuinte Nessa parte é, alimentícia, né? e, ainda mais que a folha de coca ela é bem comum no campo. Né? Para quem nunca foi lá no Peru, assim, os, os grandes centros urbanos, às vezes, não tem. É, lógico, o Cusco tem, né? mas é, o, é, são nas, na, nos Andes né? e nas áreas de, do, do interior né? que tem um, um uso mais forte assim, na, da folha de coca mais do que nos centros urbanos, né? Então, até mesmo para trabalhar no campo, né? É muito utilizado, né? Ou era, né? Em alguns lugares a gente pode até botar no passado, porque às vezes se perde a cultura, mas é, com certeza dá para dizer que na, na, na parte das cordilheiras, mas na parte de mais do interior, em cidades menores, o, o consumo de folha de coca é, é, é maior, tá? Lógico que tem a parte amazônica também, né? Que se usa, né? Não é toda a área do Peru que a cultura é muito forte, né? Por exemplo, a parte mais em algumas partes do, do da costa, assim, tem lugares que não são muito fortes, sim. É, tem alguns lugares da selva também que não, pelo pelo menos pela minha experiência, né? Mas a parte das cordilheiras, a cultura da folha de coca é muito mais, é muito forte em qualquer lugar, seja em Cusco, seja no Vale Sagrado, seja mais para cima, né? Mas é, enfim. E aí acho que também segundo plano, como eu falei, nos povos amazônicos também se tem né, é, é mais assim, também transição cordilheiras, Amazônia, é, Amazônia, é, é, Amazônia, Floresta Amazônica, né, enfim, vamos que, vamos lá. E aí, eu tenho um livro também, que é, não tô com ele aqui, mas é, é essa capa aqui, ó, é, chama La Coca, né, foi um livro que eu encontrei no sebo aqui no Brasil, é, que traz muita informação, até parte de cultivo, a história, a geografia, assim, de, de, do, dos campos de, de produção de coca, né? Lá pela província de Calca e, e de La Convención, né? É, e esse livro é curioso, que ele traz mais uma pesquisa, que também não é muito famosa, né? É, feita em 75 também, na, na Universidade Nacional Agrária, La Molina, em Lima, 75 aí, por, por esse autor aí, Edgardo é, Machado Carsola, né? E ele fez uma pesquisa também é, da composição química da folha de, de coca. E aí você vê que são de três lugares de, é, diferentes, né? E aqui também é, que a gente pode, né, vai oscilar um pouco o valor, né? Para lá e para cá. Vamos pegar o cálcio, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira tabela tá 2000. É, 178 miligramas, aí outros aqui está 2.280, aqui está 1.655, né? oscila um pouco, mas elas corroboram assim, com, com, com os estudos já mostrados, assim, que é interessante, porque quanto mais dados a gente vê, mais pesquisa a gente vê, é isso que nem Agostinho me falou na outra live: a gente precisa, depende de mais pesquisas, pesquisa no Brasil, Brasil é uma grande produção de, de, de, de produção científica, né? eu queria instigar alguém que é da bioquímica, de repente que já é dessa área, fazer um estudo, quem sabe não conseguir uma, uma liberação para fazer um estudo químico, está faltando, um estudo do Brasil sobre a composição é, química da folha de coco. com certeza teria um, um respeito muito grande, temos universidades aqui que são respeitadas no mundo inteiro, como a USP, a Universidade de São Paulo e a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, né? Eu moro aqui perto, por sinal. Então é, tem essa, essas pesquisas aqui é, também que também servem de referência para a gente. Tá? E aí, nesse, nesse livro, também eu dei tudo print assim das folhas, é, da, da, das folhas dos livros aqui. Tem uma também um, um uma pesquisa mais antiga aí, de 1953, olha só. Esse doutor Carlos Tiriboga, né? E ele também traz aí também as informações, é, também a composição. E você vê, olha só, eu acho que das pesquisa, da, das tabelas que eu já vi até agora, é um lugar onde está mais alto o valor de cálcio. E você vê a proteína é 19,9. Quer dizer, você vê que, as pe... é, por mais que não tenha muitas pesquisas assim, né? Mas aí eu já mostrei aí quatro pesquisas diferentes, onde os, os dados. É, se corroboram, a maioria deles se corroboram, então, quer dizer, né, é, essas pesquisas, estão trazendo uma verdade, né, é, eu, eu, na verdade, para falar a verdade, eu nem sei se o pessoal fica fazendo análise química de alimentos todo momento, né, eu não sei se, aí me falta até o conhecimento, eu queria falar com, de repente, um, um nutricionista, um, um, um uma, uma, uma, uma, uma pessoa que trabalha com química, né, se o pessoal, de repente, pega a lentilha e fica fazendo análise todo ano? Eu acho que não. Né? Tem algumas fontes aí fortes, né? Então, é, fica esses trabalhos aí para a gente ter como referência que a gente vai trabalhar com esses dados daqui a pouquinho. tá? Esse é o livro que eu mostrei, que é onde eu tirei essas informações. Vamos lá. E aí, tem uma, uma, uma tabela famosa para quem for viajar para o Peru, né, um dia vai, de repente, se encontrar, vai em alguma loja que vende produtos com coca, vai acabar encontrando essa tabela. Essa tabela foi um estudo que a Marina Escobar, uma nutricionista do Peru, né, ela fez em 93, é uma pesquisa famosa, o pessoal usa muito ela como referência. O que, que ela pegou? Ela pegou os dados do estudo da Harvard, pegou esses dados, eles estão descritos aqui em cima, tá e aí ela fez uma relação... É, dentro dessas perspectivas, é, proteína, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, E, B1, B2, B3, vitamina C, ela comparou é, a folha de coca com os alimentos mais utilizados nos Andes, pelo povo andino, né? E aí, é aí que vocês podem ver na tabela aí, eu sei que é muito número para mostrar, quem está vendo o celular de repente vai ficar um pouco difícil, mas a gente vai voltar com essa tabela depois também. E ela mostrando, assim, a relação de proteínas, como a coca é superior aqui, ó. É, a essas, a, as plantas aqui, inclusive, assim, ó, olha assim, e não tem alimentos assim, qualquer alimento, né? Você está falando de, de, de milho, de trigo, de arroz, de cevada, de amaranto, de quinoa, de batata, de mandioca, de farinha de quinoa, de, de, de ná, de olha só, alimentos que são bem respeitados. Aí ela mostra como... É, a coca apresenta valores maiores de proteína, de cálcio, né, é, de ferro também, de fósforo, enfim, e das outras vitaminas. Essa, essa, essa, essa, esse trabalho foi bem importante para mostrar como que a folha de coca ela supera as propriedades nutricionais é, dos alimentos mais utilizados nos Andes, né? Então isso, é, o que instigou ela? A gente tá falando aí da Marina Escobar. Eu trouxe uma fotinha dela aqui para fazer uma. Ela ela partiu já faz, acho que se eu não me engano, faz dois anos, né? Ou três. Ela partiu, fez a passagem dela, mas acabou fazendo uma contribuição muito grande. E ela realmente assim, ela ela relata pelas próprias palavras dela ela relatava assim, ela via, ela ficava admirada como o, as campesinas, os campesinos, né? Os trabalhadores trabalhadoras rurais tinham tanta energia, tanta força para trabalhar, né? Então ela quis fazer uma investigação da onde vinha tanta energia, tanta força, né? É, e aí que ela ela começou é, a trabalhar com isso e ela defendia justamente, olha só, uma coisa que que ainda o Peru ainda não abraçou até onde eu sei, né? É, que é a enriquecer a merenda escolar, já que as pessoas no Peru, as crianças tem uma alta taxa de, de, de, de anemia e até de desnutrição, aí está falando assim do Peru inteiro, daí estão falando de centros urbanos, né não é todo mundo que, que consome a folha de coca e muito menos na quantidade é, desejada. né e, Então ela está falando, por que, que a gente não adiciona na merenda escolha, escolar uma colher de farinha de coca que seria né, simplesmente a coca processada, a coca moída, transformada em pó, né? uma farinha, como tem farinha de, de outras plantas, seria a farinha de coca, né? é, adicionar para trabalhar com essa, contra, contra a anemia. Eu, quando eu trabalhava no Peru, olha só que coisa, eu estava lá no banco, no, no banco lá, no Banco Central, né? e aí eu vi né, justamente essa informação, o pessoal recomendando que deve ser sangue de peixe para as crianças, para combater... Então, assim, é um dado verdadeiro, né? Essa questão da, da anemia é, com, com os jovens, com as crianças no Peru, né? E, e aí, é, seria um momento aí de, pô, de trazer essa é, trazer essa solução com o próprio produto nativo, né da, próprio da cultura, assim, né? É, e seria uma solução muito grande, ao invés de tentar outras, né, outros suplementos, né? ou outras coisas que são menos acessíveis, né? É, enfim, a folha de coca, é, ela, é, ela é muito barata no Peru, né? Se compra bem barato, assim, né? no mercado e tudo mais. A farinha, de, a farinha de coca, ela já tem um preço um pouquinho mais elevado, porque tem um beneficiamento, mesmo assim, não é cara. Então, teria uma acessibilidade, podia ter o... o lógico, o, o, por mais que o Peru é, seja, lá seja liberado... Existem umas problemáticas de controle em relação, né, é, nem sempre ele tá jogando muito a favor disso, né, tem um certo controle, né, tem uma problemática, que o Agostinho depois pode até falar um pouquinho melhor disso, né, mas o que eu percebi, o que as pessoas falam, né, então, às vezes, falta é, uma valorização na, na, nos campos, né, nas campesinas, nos campesinos aí, para as pessoas que produzem, né. E o quanto eles poderiam ganhar mais se, se beneficiassem a folha de coca fazendo farinha, né? Como esse produto poderia valorizar muito mais e trazer muito mais recursos para quem trabalha no campo, né? Seria um estímulo e tanto assim para esses agricultores, essas agricultoras. Aí. E aí também um, tem um, um, um trabalho né? que traz os Coca Myth, né? que são, são os mitos da coca que ela também faz um, <risos> traz um, um, uma tabela interessante aí, é, fazendo, ou, ou, a, fazendo uma comparação da coca, com 30 plantas, uma, pe pegaram 30 cereais, 30 vegetais e, e 10 frutas, como está escrito, desculpa, falei 30, 10 cereais, 10 vegetais e, e 10 frutas, as mais populares né, é, na, no consumo, é, fizeram uma relação com o estudo da Harvard, né? E aí, mesmo assim, como a gente pode ver como... Olha só que legal essa tabela, porque ela mostra aqui também ah, como os, os valores nutricionais da folha de coca são maiores né, ah, do que a média da, dos alimentos mais utilizados na alimentação. É, sendo, sendo aqui, a gente pode ver aqui de proteína na parte de cálcio, de fósforo, todos esses dados aqui a, a, a folha de coca ela está superior, né? É, aqui a vitamina B1 tá, tá até deu igualou aqui, né? E a vitamina C deu um pouco mais baixo. Sim, e mais tirando esses aqui, os outros, né? Como os dados nutricionais da folha de coca supera a média das plantas mais utilizadas na alimentação. É, então tudo isso é para para vocês ir batendo o olho e despertando, falando, nossa, poxa vida, meu, tem todas essas propriedades nutricionais, a folha de coca, que legal! Eu não sabia! Então, poxa, meu, ela é uma planta alimentícia aí com muito valor. É isso que a gente quer despertar nas pessoas, né? E aí a partir de agora também eu vou trazer dois é, dados desses dois livros que são bem famosos eu já tinha citado um deles que é a coca um biobanco que são de dois doutores aí é... e também um, um, um o, o anatomia de la laura de coca que é do Satya barrio que é também uma pessoa que já já já também tem vários livros assim, inclusive outros assim, abordando a, a folha de coca. Então, são, são dois livros que, de repente, eu recomendo aí também para vocês é, queiram ler. que tem Alguns dados eu me baseei também nesses, nessas duas literaturas também, para poder trabalhar nessa apresentação. Tá? E aí, então, vamos entrar na parte do cálcio, que eu estou falando tanto de cálcio, porque é, justamente os valores muito impressionantes, né? Da folha de coca em relação ao cálcio, né? A gente chega à conclusão que a coca, a folha de coca, ela tem de 12 né, a 16 vezes mais cálcio que o leite. Isso é muita coisa, né? né como tem, eu fiz um recorte aí embaixo, é, mostrando aí que em 100 gramas de, de leite tem 120 miligramas de cálcio, em 100 gramas de folha de coca tem essa média, 1540 é uma média lá. Né, de é, um dado lá do estudo da Harvard, tá? Aí tem uma fotinha minha aí oferecendo folhinha de coca. Eu não morava no Peru com uma vaquinha, ela gostou aí, ó. Até ela tá gostando aí de, de mascar um pouco de folha de coca, aí com certeza vai, vai absorver bastante cálcio essa vaquinha, certo? Vamos lá. E olha só, eu gosto de citar um nutrólogo, né, tem um aqui do Brasil, que na verdade eu já vou colocar uma problemática sobre o uso de leite de vaca. Né? É, e ele falou isso, num, eu peguei exatamente as palavras, transcrevi as palavras dele, né? porque não é só questão do leite ter menos cálcio ou mais cálcio que, que a coca, mas a problemática do leite, tá? porque às vezes as pessoas associam muito leite de vaca né? com cálcio. Né? E aqui ele fala que ó, o ser humano não deve usar leite de vaca, ele é causador de uma lista enorme de doenças no ser humano. Nosso organismo não foi feito para absorver tudo que o leite da vaca tem. O leite tem proteínas para boi e não para nós. Ele tem 25 amino aminoácidos com potencial alergênico no leite de vaca, é um grande produtor de muco. A constituição do leite de cada mamífero é, própria, é, pra, é, é própria para aquele tipo de mamífero e não serve para o outro. O leite de vaca foi feito para o bezerro. A constituição e o equilíbrio de minerais que ele tem não permite a boa absorção do cálcio, por exemplo tá ele é rico em cálcio tem muito é, tem quatro cinco vezes mais cálcio que o leite humano mas tem pouco magnésio sem magnésio o cálcio o cálcio não fixa no leite não não fixa no osso tem fósforo demais né e o, e o fósforo compete e desloca o cálcio tem proteína demais quatro a cinco vezes mais que o leite humano torna o pH do sangue ácido quem tampona isso são os rins o que ele usa para isso cálcio Da onde ele tira dos ossos. Então, aqui ele está falando assim, não use leite de vaca, né? É, além de ser extremamente alergênico para várias, várias doenças, ele não é adaptado para o nosso corpo. Isso pode ser um pouco polêmico e etc. Eu não tomo leite há muitos anos, né? Eu compartilho dessa, dessa informação. Na verdade, não só por questão nutricional, é, mas também pelo bem-estar animal, é, mas também... É, e até por acreditar que leite de vaca é para bezerro e não para nós, né? E ainda mais nós como mamíferos, né? É, tomamos leite na primeira fase da vida, né? E não como adultos, né? É, então, assim, sabendo que ele é um, um alimento, um, um bom, nem sei se eu posso chamar de alimento, né? Mas é um é um, um ingrediente é, extremamente inflamatório para o corpo. Muita gente fala isso. Lógico que na nutrição vai ter opiniões diversas. Não, nunca é difícil ter um consenso mas existe muitas frentes e existe muitos estudos de falando nessa linha de como é alergênico o, o uso do leite né o leite da vaca é, então é isso é, olha só que interessante no livro do do satya barrio né no, a, a, na anatomia da folha de coca ele para a gente consiga absorver o cálcio tem que ter uma relação né? A, a relação de cálcio e fósforo tem que ser maior de que 2 para um porque o, o fósforo mesmo inibe a absorção do cálcio né? Então por exemplo, no um leite da vaca é, até que o rapaz aqui no, no, no trólogo anterior ele falou assim é, que tem muito fósforo né? mas é, o problema é que ele tem é, um, uma quantidade o leite da vaca tem um, um, uma quantidade muito parecida de, de cálcio e fósforo. Né? Então, fica uma relação quase de um para um. Então, um acaba que anulando. Né? Então, a absorção do cálcio, além disso, além das problemáticas que levantou atrás aí, tem essa questão do, de ter uma relação de muito de um para um de cálcio e fósforo. Então, a, a, a porcentagem de, de, de absorção acaba sendo baixa. Como está colocando aí na tabela, aqui embaixo, dá para ver que está 21% de absorção. Por causa dessa relação aqui, 118 miligramas para 97 miligramas. Está vendo que fica 1,27 para 1, quase que 1 para 1. Né? É, e aqui, ó, no leite materno, já tem um equilíbrio interessante, olha só que curioso, né de 2 para 1, um pouco mais de 2 para 1, 42 miligramas de cálcio para 18 miligramas de fósforo. Ou seja, muito curioso que o leite materno, obviamente, tem uma proporção certa é, para o próprio ser humano conseguir absorver o máximo possível de, de, de cálcio. Né? E olha só que belezinha, a folha de coca né? é muito rica em cálcio e muito rica em fósforo, só que né, ela é muito mais rica em, em, em cálcio. Então, ela tem uma relação de 5 para 1. Então, a taxa de absorção também se torna por, é, 100% na folha de coca. Olha que legal. Né? É, aqui está falando sobre o Hanjoli aí, que é o gergelim. Né? tá falando também que é um outro alimento muito rico em cálcio e também é rico em fósforo, só que tem uma relação legal, então a absorção ocorre de um jeito muito bacana. Então, fazendo essa comparação aí é, do leite materno, da coca e do gergelim em relação ao leite de vaca, tá essa relação de cálcio e fósforo, certo? Vamos que vamos, adiante. É, aí eu também peguei um trecho do estudo da Harvard, é, e aí, nesse estudo da Harvard, o que, que acontece aqui? É, ele pega os outros alimentos que são muito altos em cálcio. E eu traduzi aqui, né? Então, ele fala do gergelim, é, ele fala do, da farinha, do, do spinaf em pó, fala do louro, né? É, fala dessa folha de tchambá, que a gente não tem muita cultura aqui de comer, até da amendoeira, né? É, e até fala da carne de jacaré, né? Quem come carne de jacaré, mas acho que em 75, lá nos Estados Unidos, em Cambridge, era comum comer carne de jacaré, e até coloca até um leite em pó desnatado, né? E assim, mesmo assim, a gente pode ver aqui pela tabela, né, os alimentos mais ricos em cálcio, segundo os dados da Harvard aqui, e mostra como. Né? Isso aqui eu só transcrevi uma tabela os dados que estão nesse nessa pesquisa científica mostra aí como que a folha de coca é superior os níveis de cálcio é superior aos alimentos que eles que ele cita aqui como um dos alimentos que tem altos valores de, de cálcio tá é, tá vendo aqui ó 1789, o dado que ele utilizou que é um, um valor médio aqui do, da pesquisa né em relação a outros dados aqui né então fica aí também isso é algo que eu estou trazendo para vocês do próprio, do próprio artigo científico do estudo, tá? Lá de 75 da Harvard. Eu até tomei, antes de, de fazer essa, essa tabela, lá atrás eu tinha feito, eu peguei um, um livro muito famoso que chama Alimentação Sem Carne, do Dr. Eric. É, é um livro muito famoso aqui no Brasil, que ele é assim, meio que pioneiro como guia prático para alimentação vegetariana. E eu quis trazer essa tabela porque eu trouxe lá os alimentos que lá mostram... É, é, lá mostram... O, o, mostram um, esses dados aqui, os dados confiáveis, né? E aqui, assim, ó, ele vê, você vê que a folha de coca ela está, assim, num parâmetro muito próximo do manjericão seco. não manjericão, o, o manjericão fresco, ele crua, assim, a gente coloca na pizza, isso aqui, etc., né, é muito diferente. E aí traz uma, uma questão aí que eu, que eu não tinha comentado, por exemplo, o estudo da folha de coca lá do estudo da Harvard. <risos> ele mostra que, que a, a umidade da folha está é, entre é, 6,5 por cento, né? Então é um tanto desidratado, né? A folha de, de coca para, né? Então esse dado assim ele pode oscilar bastante na quantidade de nutrientes que uma planta tem, né? Então a gente sempre é bom ficar atento. É, então tem alguns alimentos que ele de forma crua, né, vai estar tá mais linho, com água, né. Então é, isso também isso explica um pouco porque eu, alguns dados da folha de coca também estão estão um pouquinho mais altos. Só que a gente também tem dados de alimentos é, também que eu vou mostrar, né, que também estão numa umidade parecida e mesmo assim a folha de coca é... Mostra, assim, mesmo assim, é... É, porcentagens bem, bem impressionantes. Né? Então, por exemplo, quando estou falando em uma E aí também tem uma outra questão, que é o quanto que você consegue consumir. É, por exemplo, consumir 100 gramas de folha de coca, é... tem uma certa... Assim, é, um, é um pouco mais inviável que, de, que tomar, de repente, consumir... É, algum outro alimento, por exemplo, que eu vou, vou, vou trazer, né? É, então, a gente tem que botar isso na balança. É, por exemplo, a folha de coca, por exemplo, na questão de, de proteína. Ah, lá, tem 20 gramas. Puxa, tem a mesma quantidade de proteína que a lentilha, só que é muito mais fácil você consumir 100 gramas de lentilha do que 100 gramas de coca. Uma das soluções é usar a coca em forma de farinha. E daí, é, como até mostrei, até 60 gramas você já tem um ganho muito grande de vários Várias, vários nutrientes. Né? Mas a gente sempre tem que falar isso, que é importante. É importante trazer esse dado aí. E aí Até mesmo, por exemplo, assim, é muito mais fácil consumir 100 gramas de folha de coca do que consumir 100 gramas de manjericão seco. Quem usa 100 gramas de tomilho seco, alecrim seco, né? Então, tem, a gente tem que colocar um pouco isso na balança. É, é, porque isso é uma, uma realidade, assim, né? É, então... É, mas aí você vê que, que, mesmo nesse livro aqui, que é alimentação sem carne, é, o alimento que mostra mais cálcio, que está 2.240, está num valor muito próximo da folha de coca, sendo que é mais fácil você consumir mais gramas de folha de coca do que manjericão, certo? É, então, é, então você vê bastante cálcio nessas plantas que são temperos, assim, né? Manjericão, tomilho alecrim, enfim. E aí você, tirando, né, até coloquei aqui. Né, como muda né, o, o manjericão fresco e, e, e o manjericão seco. Né? Muda bastante a porcentagem aqui. Né? E aí, mais para frente, eu também tenho umas, umas análises aí que para... Que isso é, é dito em, alguma, em alguns, alguns estudos, né, que às vezes o valor da, da folha de coca ela parece um pouquinho assim, porque elas estão as folhas estão mais secas, mas tem alguns ingredientes que também estão secos e... e, e e também apresentam um, um valor menor, tá bom? Então, mas olha só, a gente pegando assim, semente de chia, por exemplo, olha só, então tem uma quantidade de cálcio bem menor é, do, que, do que a folha de coca, como a gente pode ver nesse, nessa tabela aqui. Então assim, como está escrito aqui no, no, no slide, 60 gramas de, de, de, de coca por dia já alcança a necessidade diária de cálcio. E 60 gramas de folha de coca não é difícil de ser ingerido, ainda mais em farinha, né? Você é, comendo por colher, uma colher vai ter 15, 20 gramas, né? Então, é, você tomando até, se você está com problema de cálcio, facilmente você consegue ingerir essas 50 gramas de coca. Mascando vai ser um pouco, um trabalho um pouco maior. Mas ela em pó é muito mais fácil de você conseguir ingerir essas 60 gramas de, de, de, de, de coca, certo? Por isso que, às vezes, a alternativa de utilizar ela é, como alimento, como um suplemento alimentar, assim, um complemento na, na, de, na dieta, né? É, é interessante ela usar em forma de farinha, né? Porque ela acaba ficando mais concentrada, ela tá mais seca e ela tá em pó, né? E, obviamente, a gente não vai consumir só coca, né? Na verdade, ela, independente de ter mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é isso que eu tô querendo explicar. Ela é um grande ingrediente para a dieta. Né? assim como outros alimentos são importantes no nosso dia a dia como seria importante a gente ter também a folha de coca como ingrediente na nossa dieta seria extremamente excelente um alimento totalmente rico, como a gente adiciona, poxa, depende de espirulina, cacau e etc, esses alimentos que são superfoods da vida, que eles vão complementar, vão maximizar os valores nutricionais da nossa dieta <risos> E agora a gente vai para a parte do potássio. Realmente é bem, é, é, bem, é, é bem impressionante a quantidade de potássio que tem a folha de coca. É, tem aí 2 gramas, né? Ou duas mil miligramas, segundo o estudo da Harvard. Como eu mostrei no, combinando esses estudos com os estudos lá da Colômbia em 2015, que ele apresenta. É uma quantidade menor de, de potássio, né, que pareceu... Ó, no laboratório um, saiu 1 saiu 1,10 gramas. No laboratório 2 saiu 1,11 gramas. Eu posso pegar esses três valores e fazer... Tá, Para a gente só não utilizar o valor mais alto que saiu no estudo da Harvard. Então, a gente pega esses três, divide por três, a gente tem uma média de 1.500, é, é, 1.551 miligramas de potássio. E aí, gente, eu fui atrás dos alimentos mais ricos em potássio eu peguei de um site chamado sua saúde que não é um site qualquer né até botei até a referência aqui no slide era é escrito aí para por uma biomédica né E também tem uma revisão clínica de uma nutricionista Então esses dados aqui não são dados qualquer qualquer dado que você pro, coloca aí né E olha só é, mesmo assim ó, a levedura de cerveja que é um, é um já é um pó tá vendo Está 1888. Está muito próximo, né? A coca tem né, mais ou menos né, essa mesma quantidade do alimento que tem mais potássio. Né? E aí, no segundo lugar dessa tabela aqui, ó, que é o germe de trigo, que também, às vezes, também consumido já triturado, né, já é menor. né Já tem, pô, puxa, é... uma quantidade bem inferior. E aí, seguindo, né outros alimentos muito ricos, estão... Né, é não estão próximos assim, do valor de potássio que tem a folha de coca. Né? Então, é engraçado, né? quando a gente pensa em potássio, a gente pensa em banana. Né? Obviamente, a associação com banana é praticamente imediata. Não tem nem como não, não, não fazer associação. Mas é, eu, eu até chequei esse dado aqui em outros lugares, geralmente está em volta aí dos 400 miligramas né? a banana. Né? Então, a gente pode considerar que a folha de coca ela tem aproximadamente quatro vezes mais potássio que a banana. É... Então, e obviamente, né, eu posso falar, é muito mais fácil comer 100 gramas de banana do que 100 gramas de, de folha de coca, a gente precisa dizer isso, né, mesmo assim, né, é muito expressivo esse valor de, de, de potássio da folha de coca, né, ela vem com um complemento muito bom. Você vê que o, esse aqui eu estou falando dos alimentos que têm mais potássio, né? Porque os outros, assim, estão abaixo desses números que eu mostrei aqui, né? Então, com certeza, a folha de coca ela se coloca nos um alimentos que tem mais potássio, assim, né? Conhecidos, né? Então, dependente de ela, de como ela tá, ou deixa de estar, assim, ela tem uma quantidade muito expressiva. E é, obviamente, isso que eu estou defendendo aqui, né? Que ela acaba sendo um grande alimento para fazer parte da nossa dieta, certo? É, vamos lá. Mesmo assim, né? Da banana aqui, né? 100 gramas. Eu não sei quanto que pesa uma, uma banana. Talvez pesa um pouco mais por aí, né? A gente teria que, mesmo assim, para chegar no, na quantidade da folha de. Né? A gente teria que, né? Enfim, eu teria que comer algumas bananas aí também. <risos> vamos lá. E aí, na parte de ferro, né? É... Olha, olha só, só coloquei aqui a folha de coca, né? No, segundo os estudos, aí, ó, de, de 7,9. Né? Eu acabei escrevendo errado aqui, 7.8, 7.9 a 45, né? Nas duas amostras, se tira uma média de 26. Tá? Segundo o estudo da Harvard, que parece aqui, ó: 26,8, certo? E aí eu posso até, a gente combinando com os estudos aqui da Colômbia, né? Que os valores saíram até mais alto, a média fica até maior aqui. Né? Então a média do estudo da Harvard sai em 26,8% 26, e aqui está 41%, né? Dá um, um, um salto significativo. Então vamos lá para os alimentos ricos em ferros. Primeiro, eh, os alimentos eh, de origem animal. Né? Aí vem uma, uma questão interessante, né? Que a gente já sabe que o, o ferro vindo de alimentos é, de origem animal é, eles são mais absorvidos pelo corpo. Então, por mais aqui que, que a coca presente aqui ferro mais alto, né? Que o que eu tô mostrando aqui, o fígado de frango, do, de frango ostra e fígado bovino, carne moída, né? Atum, né? Eles apresentam um valor mais baixo. É, só que é aquela coisa, é mais fácil de comer 100 gramas esse alimento é, e também é mais absorvido, tá? Mas, mesmo assim, a quantidade de ferro que tem na folha de coca é um valor bem mais alto, assim, né? Então, daria uma compensada aí. Então, por isso que a folha de coca é conhecida para com, combater a anemia, né? E, é, e o ferro é extremamente importante aí, né? Extremamente importante. É, constru... é, é, é, é relacionado com a produção de, de, de hemácia, contribui com o sistema imunológico, enfim, com o desenvolvimento cognitivo, é extremamente importante o ferro, né? Então, e é, esses dados que eu estou trazendo aqui, também é desse, desse site, Tua Saúde, é, e aí também revisado aí por uma nutricionista, tá? É, então, aqui agora deixa eu mostrar umas tabelas em relação a produtos vegetais que acho que daí, de repente, dá para fazer um parâmetro melhor. Né? É, a, olha só, a espirulina, que geralmente o, né, os estudos são feitos em pó, ela teria, né, basicamente assim, pelo estudo da Harvard, teria a mesma quantidade de ferro. A espirulina é um, um alimento extremamente famoso por ter uma quantidade é, expressiva de ferro. Né? Se eu pegar os dados novos aqui, ela, ela, tem, ela tem até mais aqui, a folha de boca está com mais ferro, do que a própria espirulina. E aí é, uma, é, uma, é uma, um comparativo de igual para igual. Por quê? Porque a espirulina, e a gente tem esse dado mais para frente, eu vou mostrar, ela é, eu tenho o dado dela com o mesmo tipo de umidade, com a mesma quantidade de água. É, então, assim a, a folha de coca apresenta igual ou superior. Né? Segundo o estudo da Harvard, como eu falei, ela está praticamente igual, mas se eu comparar com os estudos é, da Colômbia, né? É, são maiores que a espirulina, né, e aí tirando a espirulina, assim, pegar uma semente de abóbora, são valores que estão abaixo também, né, cacau, né, que são os valores mais expressivos aqui dessa, dessa tabela, são um número que tá bem abaixo. Então, como eu falei, é, a gente tem que ficar aquela coisa do ferro M, não M, né, o, o ferro, na, então a gente, é sabido que o ferro dos alimentos vegetais, a absorção é menor, né, então, e a gente também tem um, um, uma maneira né, para conseguir absorver melhor esse ferro, que é justamente com alimentos ricos em vitamina C, né? Só um dado aí para a gente somar aqui na nossa, na nossa observação aqui, né? Então, olha só como a folha de coca também é expressiva em relação aos outros vegetais aqui. É, e é isso. Ah, então, feijão é famoso, né? É mais fácil comer 100 gramas de feijão, né? Do que 100 gramas de coca, né? A gente pode trazer aqui, né? Mas você vê que a quantidade de ferro que tem no feijão aqui, olha, é bem menor do que da folha de coca, né? Então, por mais que seja difícil de, de consumir as 100 gramas de folha de coca, teoricamente, ela tem um dado muito expressivo, né? Então, estou fazendo todo esse paralelo, né, para gente, a gente ver. E aí é o feijão é o feijão do jeito que a gente come, cozido, né? Porque com certeza o feijão cru ele tem mais quantidade de, de ferro. Eu não tenho dado aqui, né? mas é o, a gente não come feijão cru, né? Então, o, o feijão cozido, o que a gente consegue absorver é isso daí. Mas você vê que né por número aqui, tá, tem 20 a 40 vezes mais que o feijão. Então, por mais que seja mais fácil comer feijão, é, mais gramas de feijão, ele tem um valor bem menor do que a folha de coca. Então, a gente já coloca assim a folha de coca como um, uma grande fonte de ferro, certo? E aí, a gente chega na parte de fósforo, né? É... Olha só, e aqui eu também peguei aqui os dois dados que tem no estudo da Harvard, né? Que dá uma média aqui, eles mostram mesmo essa média de 637 miligramas em 100 gramas, tá? Segundo o estudo da Harvard, e aí a gente pode combinar aqui, até eleva a quantidade de fósforo quando a gente combina com esse estudo mais novo da, da Colômbia né, que acaba chegando aqui, então a gente pode considerar esses dois valores, mesmo essa média que eu criei de 1.016 miligramas, mas tem essa média também do estudo da raiva de 637, esses dois valores, assim, eles estão aqui, ó, aqui, ó, castanha do Pará, que de, de todas aqui, esses ingredientes que traz nessa tabela, né, 853 miligramas de fósforo, né, então mesmo assim ó, tá na, é, a tá média da coca segundo esses quatro estudos essa quatro amostragem está maior ou se não se pegar só o estudo da Harvard tá tá um pouco menor mas tá no mesmo parâmetro né e aí em relação a outros aqui estão mais baixos né os animais os, os alimentos mais ricos em fósforo como a sardinha o fígado né é, sementes de abóbora aqui ó né elas estão na média para baixo da folha de coca então, mais um dado interessante para a gente colocar aqui também, né, para falar aqui da folha. E repetindo também, ela, esse texto, esses dados foram conferidos por uma nutricionista, tá? Escrito também pela essa mesma nutricionista, né, que está escrito aqui na, no, no slide. É, então, são dados também que são é, são confiáveis também de a gente de a gente analisar, tá? Vamos lá. Aqui, ó. De fósforo também a semente de argilim também bem alta aqui ó e tá no mesmo nível aqui da, da folha de coca é... mas outros alimentos também estão para baixo e mostra nessas tabelas aqui tá e aqui só para fazer um paralelo também né é... eu acabei pegando essa essa a, a tabela da Marina Escobar para mostrar aqui, né, nesta parte aqui da, da atividade, da, da apresentação, como ele é uh, uh, relacionado aos alimentos é, mais utilizados nos Andes, como é, a coca ela sobressai aqui na quantidade de vitamina A, na vitamina, vitamina E, vitamina B1, B2, B3, ela está com os dados superiores aos outros alimentos mais utilizados aí. E vitamina... É, assim, na vitamina C, só para a gente não, não dizer que está tudo maior aqui, tem a, a, própria, a própria mandioca, ela tem um valor mais alto. E até a, a batata e a, harina de, a farinha de nabo aqui, né? né? É, e o espinafre então só para mostrar aqui na vitamina C a coca acaba sendo um pouco menor né, do que os alimentos mais utilizados nos Andes mas só nessa nesse trecho aqui né no, nos outros assim ela mostra um valor superior aqui também tá bom vamos lá e aí vamos falar sobre o valor proteico da folha de coca olha só que interessante é, eu peguei esses dados né é, você vê que todas as tabelas que eu mostrei lá atrás, tudo está em volta de 18.7 18 até 20.2, né? Se falando de uma folha, é, realmente se essa, essa taxa de proteína assim era muito impressionante. Ela é bem impressionante, né? É difícil uma folha ter tanta, ter tanta proteína. né? Geralmente os grãos, os cereais, né? sementes, né, as leguminosas que tem mais proteína, né. Então, olha só, é, a gente daí aqui no Brasil a gente tem muito costume da hora por nobis, né, que ela é, é, ela é conhecida, né, por ter bastante proteína, né. E é muito curioso que a hora por nobis ela em natura, ela não é muito expressiva de proteína, mas ela justamente ela é utilizada em pó, né, ela tem certa, cerca de 22 gramas de proteína. Então, a planta que é mais conhecida por ter proteína, aqui, ela está num valor muito próximo da coca. É, vamos imaginar assim, que a hora por em pó está ela ela tá com menos umidade do que essas amostragens da folha de coca. É, então ela está um pouquinho maior, mas ela está um pouquinho mais seca também. É, né, vamos, vamos imaginar que, que em pó quase, que não, tem quase, não tem quase umidade né, né, para fazer essa análise da hora por nobres em pó. Né, e da folha está com 6,5. Né, e mesmo assim elas têm um valor muito muito parecido de, de proteína, já que eu estou comparando folha com folha. Né? Aqui no Brasil tem essa expressão é, meio, meio, meio, meio, meio esquisita, né? é, mas que é conhecida como carne de pobre. Né? Então, as pessoas mais humildes, né? é, principalmente na região de Minas Gerais, né? utilizam a Oropornob e tem essa fama porque ela é uma, uma planta bem, bem proteica. Né? Mas assim, ela é mais expressiva mesmo quando se usa em pó, né? mas lógico que, né, mesmo que ela não é tão expressiva em, de maneira crua, né, na folha refogada, né, ela também apresenta um, um, uma, uma certa quantidade de proteína interessante, né? é isso que a gente está falando, assim, né? é, é, é, é isso que a gente está trazendo aqui. E, logicamente, eu, também, eu nem trouxe os alimentos de origem vegetal, é, animal, aqui para fazer nessa tabela, que geralmente é, são maiores, né? mas, assim, carne... Carnes diversas estão entre 30, 30 gramas de proteína, né? E sabendo que é mais fácil, né? A carne é mais pesada, é muito mais fácil você consumir 100 gramas né? de, de carne do que de alguns vegetais, né? Então, mas geralmente a carne de frango, carne de peixe, está entre 20 e 30 gramas, né? Mas aí tem esse paralelo diferente da, das proteínas. Então, o que eu trouxe aqui são os alimentos conhecidos, né? os mais ricos em proteínas, né? E a, como eu estava falando aqui, a folha de coca tem essa, essa média aqui de 18,7 para 20,2%, assim, bom, vamos considerar 19, assim, sei lá, né? Algo assim. É, então você vê que a soja, que é um dos ingredientes, se não o mais né, conhecido, é, proteico, é, ela supera esse valor, né? É, o tahine, também, é, o tahine, que é o, o gergelim processado 26, te, apresenta um pouco mais, o amendoim apresenta um pouco mais, a hora nobres como eu falei. É, ela é empora, apresenta um pouquinho mais, aí a partir daqui, né, das nozes para baixo, tá, no, né, enfim, ainda nozes, grão de bico, tá na mesma quantidade, aqui um pouco mais baixo, feijão um pouco mais baixo, né, e daí lentilha, ervilho, e aí, o, só para comparar, né, um, um legume, né, como o brócolis, já tem, né, como a, a gente tá falando da folha, a gente não tá, da folha da coca, a gente não tá falando... De uma, de uma semente, né? Então, comparar com, com o brócolis, por exemplo, né? que tem uma porcentagem de proteína bem mais baixa, né? Dez vezes mais baixa, assim, né? Do que a folha de coca, né? Então, é... E esses, a, a maioria desses alimentos aqui também são não cozidos, viu? São fontes dessa USDA, né? Que é uma, o departamento aí, né? Da... De, de, de agricultura dos Estados Unidos, né? Também são dados bem, é, bem reconhecidos, assim, né? E, realmente, quando você... O grão de bico, o, o grão de bico ele cozido, ele, ele, ele desce, por exemplo, de 19, às vezes, para, sei lá, para 4 gramas, 2 gramas, né? Quando ele é cozido, ele perde bastante das proteínas também, né? É, por grama, né? É, a cada 100 gramas, né? Mas, como eu falei também, é muito mais fácil comer 100 gramas de grão-de-bico, de feijão. E mesmo assim, a, a, a quantidade de proteína da, de, da folha de coca é um, algo assim expressivo, ainda mais a gente falando de, de folha, certo? É, ainda mais a gente for comparar com outras folhas, né, que, que tem muito pouco proteína. Né? A gente está comparando aqui, por exemplo, com a aveia, por exemplo... Né? Que, que a gente come ela crua, né? processada, né? Você vê que é uma quantidade bem menor, assim, né? É uma, quando a gente fala de proteína, que é importante a gente falar, não é simplesmente ser rica em proteína, mas também numa diversidade de aminoácidos que apresenta, né? Então, segundo os estudos, é né? sabido né? que a folha de coca apresenta. É... Todos esses, essas, esses aminoácidos que estão assinalados aqui em laranja. Então de, a gente sabe que tem 10 aminoácidos essenciais, né? Se falando de crianças e 8 aminoácidos. Eu não sei se são um consenso, mas é por, aí, por volta disso, né? Dos aminoácidos essenciais, né? Tem lá por volta de uns 20 e tantos aminoácidos, né? Mas tem uns tem esses 8 a 10 aminoácidos essenciais. E o único aminoácido que a coca não tem é essa trionina. Né? Então, se falando de. Do, a, a, a proteína da coca, ela apresenta uma diversidade, ela apresenta é, todos é, esses aminoácidos aqui, tá? E ela contempla, né? Tirando a trionina, ela, contem ela contempla todos os aminoácidos essenciais. É, o que falta só é essa trionina, né? O que falta de pesquisa, né? Que é importante falar. É, quanto que tem desse cada aminoácido? Isso nunca. Então, aí, já joga aí para o universo, é, para vocês, né? Para quem quiser fazer uma pesquisa, justamente da quantidade de aminoácido, né? É, analisando a qualidade da proteína da folha da coca, tá aí, né? Porque ela tem, como eu falei, ela apresenta, é, tirando a treonina, todos os aminoácidos essenciais. Então, é uma diversidade grande aí dentro da proteína da folha da coca, certo? Então, é isso aí. Um... E aqui, nesse estudo lá de que eu comentei da Colômbia de 2015, né, ele faz uma comparação. Aí ele bota tudo, né? É bom fazer uma tabela, porque foi feito um estudo, né, um parâmetro né, é, da folha de coca com a lentilha, com feijão, com, com, com milho e com a banana, né? Então você vê que ela está nessa pesquisa aqui, ela mostra um valores superiores né, de, de fósforo, de cálcio. É, de potássio, por mais que tá 1.10 aqui, é, é 1.10 gramas, aqui é 837 miligramas, tá? Da lentilha e 1.10 gramas da coca, certo? É, então mostra, e até de ferro, né? Como é superior, e a, a quantidade de proteína é, tá equivalente aqui, pelo menos na lentilha, na lentilha e no feijão, né? Aí o maiz, o milho, desculpa, eu vou ler, né? Mas o, o, o milho e a banana, assim, já tem valores mais em, inferiores, assim. Mas lembrando, né? Como eu falei, né repetindo sempre, porque isso, às vezes, o pessoal se confunde um pouco. Olha só, tem mais proteína que o tal coisa. Mas aí, é, a gente fazer dessa facilidade de, de alimentar, de, com 100 gramas né, de, de cada coisa, né? É... E aqui ele está fazendo uma, um resultado a partir de uma base seca, ou seja, pegaram os, os alimentos com a mesma umidade, né? É, e aí ele está fazendo uma referência a 250 gramas aí, né? Tá bom? Vamos lá. Mas isso é uma tabela legal porque justamente ele está fazendo uma comparação dentro de um estudo, então ele está levando em conta as oscilações, enfim, fazendo as comparações de um jeito como deve ser feito assim, né? E aí, tem uma questão interessante, né? Da, sobre a B12. Quando eu morava no Peru, eu até escrevi um texto sobre isso, assim, eu, eu publiquei, assim, né? nas redes sociais. né? Porque tem essa questão, né? Para quem tem uma dieta é, vegana, tem essa problemática da B12, né? E aí, a, a folha de coca ela apresenta uma quantidade de B12. E olha só que interessante, por que ela apresenta a quantidade de B12? O que, que é sabido, né? Que os alimentos de origem ah, animal. Né, que apresentam B12 e quem é vegano, assim como como eu, é, precisa suplementar a B12, tá? quê? acontece uma, uma, não é porque simplesmente, né? É, é, existe um, um, um processo aí durante a, a industrialização e a, e a tecnologia de alimentos que se começou a esterilizar muitos os, os alimentos. Então a B12, o que acontece? São algumas são as bactérias que produzem essa vitamina. Né? Então, como a gente tem uma questão de esterilização hoje de alimento, é, acaba se matando essas bactérias, então os produtos de, de, de, de origem animal, tem, de, de origem vegetal, tem muito pouco, são quase nulos. Né? É, e, na verdade, essa, essa bactéria ela está na água, está no solo, né? e os animais, é, como eles não têm esse, esse, esse mesmo processo de higienização que a humanidade é, tem, né, vamos dizer assim, do que, que se alimenta de alimentos do supermercado, né, então, ele tá mais em contato com a Terra, com, comendo grama, é... então, o que acontece? Ele acaba absorvendo essa B12 e fica presente no corpo, né, e a pessoa alimenta de, de algum alimento de origem animal e aí tem a B12, ok, né, antigamente, é, acredita-se que antigamente os anim, o, as... as quando não tinha esse processo de higienização, as plantas também tinham uma quantidade significativa de B12. É... Só que com esse processo de higienização, é, acabou ficando nulo. Então, para quem não come é, alimentos de, de origem animal, é, acontece isso de, de faltar a B12. Mas olha que interessante, a folha de coca ela tem uma, um procedimento, até hoje, é, muito rústico, vamos dizer assim assim É uma técnica ancestral. Então, a folha é, é colhida, não é esterilizada, não quer dizer que ela é suja, mas ela é colhida, a própria mão, né é, e aí ela é deixada para secar em, um, durante um tempo, né é, pega algumas horas de sol, é uma hora que até acontece uma certa fermentação e até aumenta essa quantidade de bactérias. Então, olha só que interessante, a folha de coca tem uma coisa, pelo processo de produção, é, ancestral, né, que não, não, não mudou ainda, né, e o processo de colheita de folha e secagem é tudo muito é, manual. Então, é, a folha de coca apresenta uma quantidade até que significativa de B12. E não estou falando aqui que, ah, tá, então, eu vou consumir folha de coca, pronto, já estou suprido de B12. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. É, até mesmo porque, ó a nossa a dose diária recomendada pela OMS Organização Mundial de Saúde né é que é uma quantidade de consumo de, é, de 2,4 microgramas né esse mcg aí né de B12 para adultos é, a folha de coca tem uma micrograma em 100 gramas ou seja né para a gente conseguir consumir toda a B12 que a gente precisa a gente teria que consumir 300 e tralalá né, 340, 350 gramas de folha de coca por dia, que é uma tarefa um tanto difícil, e, e não é garantido que vai ter toda essa... Só que, por que eu tô trazendo esse dado? Porque é interessante pelo... pelo... Porque é uma amostra de um, de um jeito antigo de, de se fazer... Né, e, e é uma é um comprovante, assim, né, de como, antigamente os, alim, os alimentos vegetais, sem passar pelo processo de higienização, de higienização, eles também apresentavam B12. Então, assim, imagine se não fosse só a folha de coca que tivesse essa quantidade, mas outros alimentos vegetais também é, é, contribuiria né. É, lógico, quando você cozinha, também já perde um tanto, né. Mas, assim, é, ou seja, a humanidade, quando ela está mais próxima da natureza, ela está mais em contato com, contato com a terra, vai lá, come um cogumelo, já direto no chão, é, e entre outros alimentos, a, a, a proximidade com essa, com, a, com essa bactéria, né? E, e essa bactéria fazendo essa vitamina era muito maior. Então, independente de comer carne ou não, antigamente, provavelmente, pode ser que alguém questione, né? mas então era mais fácil ter alimento B12 em todo lugar, né? Então é isso, só trazendo essa informação que é interessante, é, é expressivo essa 1 micrograma em 100 gramas né, de vitamina B12 na folha de coca, tá? Eu mesmo suplemento, né? Eu faço minha suplementação também, porque a B12 é uma vitamina hiper importante, assim, não dá para bobear ao longo do tempo, se você tiver carência de B12... É algo que pode ser bem preocupante, pode ser bem danoso, pode ser bem fatal, por sinal. Então, não é algo que dá para se brincar com a ausência de vitamina B12, certo? Tá bom? Vamos seguindo adiante, tá? E olha só que interessante, E eu fiz uma comparação, né? eu, um dia eu sentei e falei, vou fazer essa tabela. A comparação da folha de coca com a espirulina, porque a espirulina é tida com um os melhores alimentos do mundo, certo? É, lógico que isso não é um consenso, mas ela tem essa fama, ela tem essa fama. Então, eu já vi isso já escrito em alguns lugares: o pessoal vende cápsula de espirulina, é um baita alimento, nossa, é sensacional. Mas o que eu quis trazer aqui? Pô, vamos comparar então a folha de coca com a espirulina. Né? E aí, então, eu peguei os dados da USDA, da, da USDA né? é, e comparei com o estudo da, da Harvard né fiz aí a, eu peguei a, o, o, por sinal eu peguei a, os dados combinados né a média que o estudo da Harvard fez né então e olha só que interessante aqui a gente está pau a pau por exemplo a quantidade de, de, de umidade nas duas nas duas amostras é muito parecido ou seja é, na espirulina está com menos água ainda 4.68 gramas de água e na folha de coca, é, 6,5. E aí a gente tem aí, é, poxa, a, a folha de coca um pouquinho mais calórica, a espirulina mais proteica, como dá para ver. Eu sinalizei em laranja onde tinha mais, é, qual que tem um valor maior, para ficar mais fácil a visualização, visualização dessa tabela, tá? É carboidrato, a folha de coca tem mais, apesar de não ser um, um dado é, bem baixo calórico, né? Mas ó, o lipídios, enfim, mas vamos... O lipídios também, a espirulina é maior, mas também muito próximo. Mas assim, olha só que interessante, a relação de cálcio, de ferro, de magnésio, de fósforo e de potássio, a folha de coca apresenta mais, Né? Olha só que interessante. E aí estamos falando de dois alimentos que podem ser consumidos assim, de maneiras muito semelhantes. Olha que a espirulina tem um gosto muito mais forte. É muito mais difícil você comer 100 gramas de espirulina do que 100 gramas de farinha de coca, por exemplo. Então, é, olha só, é, o de cálcio ela tá, tá, é muito maior. Né? O ferro é o dobro. O magnésio é um tanto maior. De fósforo também, assim, passa longe aí. Tem, sei lá, umas oito, sei lá, não dá para fazer a conta agora, mas oito vezes mais. É, e aqui de potássio também mais alto, certo? É, e aí, onde o, a espirulina ganha mais, vamos dizer assim, é que não é uma competição, né? Porque a gente não está colocando uma contra a outra aqui, né? Só fazendo essa análise aqui para a gente poder entender a posição que ocupa a folha de coca, assim como os grandes alimentos, assim, né? É, então, você vê na parte de vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, ela apresenta mais do que a folha de coca, certo? É, mas você vê que, ó, uma é mais rica nos minerais, aí a espirulina é mais rica nas vitaminas, mas, é, olha só, até a B12 aqui é zerado aqui na espirulina aqui, né? E a da coca, não, né? E até da vitamina A, a vitamina A também mais alta na, na, na coca. Ou seja, olha só que legal, né? Tá trazendo essa, essa tabela aí com fontes confiáveis, né? Com dados confiáveis, aí fazendo essa, esse, esse paralelo das duas, tá? Isso já dá para encher um pouco o olho, assim, de olha só, minha, que coisa, né? Folha de coca, que alimento. Aí vocês vão começar a acreditar em mim aqui, né? É, dessa, dessa pesquisa que eu tô fazendo aqui, trazendo para vocês. E aí, aqui, só mostrando, né, esse é um projeto do amigo nosso, que já fez a live aqui com o Agostinho, né, que é o Cristóvão, já, já ficamos lá, né, é, minha amiga, a Tiandra, a gente já passou um tempo lá com ele, quando a gente morava no Peru, trabalhando na terra, é, colhendo folhas de coca, não sei se ele está de repente, ele tá até presente aqui na live, não sei, espero que sim, não sei de onde eu vi aqui, acho que não ele tem esse projeto, né, de valorização do, da campesina, do campesino, né, na, na, na, e, e ele faz uma produção orgânica, né, de, de, de, de folha de coca. Ele a gente pode participar do todo o processo. Aí ele tritura e ele vende, né, a, a, a farinha de coca, né, sem nenhum aditivo químico. Né? É assim que fica a farinha de coca. Né? A gente vai pensar coca em pó? Vão vamos vamos fazer lembrar que? vamos fazendo fazer ainda associação com a tal substância ali, né? Mas ela, o, a, co a coca em pó é, um, é uma farinha verde maravilhosa, de sabor maravilhoso e com cheiro maravilhoso, que não tem nada a ver com a substância lá, tal, cocaína, né? Então, quando a gente fala de coca em pó, a gente tá falando da farinha de coca em pó verde, certo? E aqui, eu só queria mostrar uns produtos, assim, rapidamente, feito de folha, feito com, enriquecido com harina de coca, com farinha de coca, né? Que essa é do nosso amigo também, é, o Manuel, que sempre está presente por aqui também, e com certeza é, já fez lives aqui com o Agostinho. E ele tem uma padaria. É, na verdade, ele já deixou com os filhos dele, né? Porque ele já... Ele saiu um pouco do circuito do dia a dia da, da padaria, mas ele conseguiu os um, um, direitos aí, uma, legalizar os produtos. assim, Então ele tem biscoito, tem uns cookies, tem é, uns turrons, que é um doce, tem um caramelo... Enfim, ele tem um monte de produto enriquecido com, fa, com farinha de coca. Ele tem os alimentos que também não, não são enriquecidos, e tem uma, uma, par, uma, uma parcela de alimentos que são enriquecidos com farinha de coca, inclusive suco, como vocês podem ver. São maravilhosos os produtos dele, é, da padaria, né, que é da família dele agora. Né, e, e ele é um grande militante aí, um, um dos uns caras mais famosos aí. Ele também tem esses produtos, chama Maná. Essa, essa padaria né que distribui alimento para o Peru inteiro. e Então, tem esses, esses produtos aí. Rapidamente aqui, ele também no Natal, olha só que, que, que alegria, né? Tem o famoso né que é o um panetone enriquecido com farinha de coca. Olha só, já provei, com certeza é maravilhoso. É, e ele tem o cocamóvel, né? é, que é fascinante. Estou mostrando essa foto porque é muito legal, porque hoje ele... É, eu, não é sempre que eu tenho informações dele, mas eu, eu, hoje ele, ele roda o Peru. É, acho que até ele está com um centro lá em Pisac, né no Vale Sagrado. Mas é, já estamos fazendo até um salve aqui para ele. aqui Com certeza, uma pessoa muito querida por muita gente. A gente teve o, o prazer também de conviver um tempo com ele lá no Peru. E ele tem essa, essa, esse motorhome, que é o Coca Móvel... E aí ele vai andando pelo, pelo, pelo Peru e passando a palavra da Coca, né? E, e vendendo vários produtos enriquecidos com farinha de Coca. Então hoje ele faz bastante isso aí, é bem fascinante. O motorhome por dentro também é lindo. Esse é o Coca Móvel, sei lá, um momento aí de descontração aqui da, da live para vocês conhecerem um pouquinho desse universo que é a Coca como alimento e medicina, né? Vocês indo lá para o Peru, para Bolívia, vocês vão conhecer os famosos chocolates né, né, com, é, enriquecidos aí, com farinha de coca, que são maravilhosos. A união do cacau com coca é maravilhoso. É, é excelente a combinação, uma, uma, uma combinação muito feliz. Tem várias marcas, estou né? mostrando duas aí, mas tem outras. É, tem vinagre é, também. Tem cerveja, daí também tem vinho, tem licor, enfim, com... dá para se fazer muitas coisas, né? Tem esses caramelos também, que você pode ver nessa foto aqui, tem muita coisa com produto... É que lá não tem essa, esse, esse tabu, né? Esse estigma. Tem um pouco com algumas pessoas, né? Porque tem o processo de evangelização, né? Tem uma tem umas, uma, umas frentes assim, né, que querem ainda demonizar a folha de coca, mas assim, é muito comum nos lugares, por exemplo, em curso, você chega no aeroporto, tem folhinhas de coca para você mascar e para lidar com o mal de, de altura, que a gente vai falar daqui a pouco, né, mas é, é um produto, assim, tá, tá no mercadão, não é aquela coisa que você não encontra, não, você vai lá, você encontra as rodas de, de, de mascar coca são um, como uma roda de tomar erva mate aqui, por exemplo, né, então tem vários produtos, né, em vários mercados enriquecidos com, com, com farinha de coca, ou feito com a folha mesmo, né, é, e aí tem essa iniciativa na Colômbia, que preciso falar, que é o Coca que é um povo indígena da Colômbia, que resolveu fazer produtos, né, industrializados, né, eles têm refrigerante, tem é, tem também uns, uns, uns chás aromáticos, assim. Tem bebidas alcoólicas também, cerveja. Tem o rum de coca, né? E eles fazem assim: é, tem, tem uma iniciativa muito bonita, assim, de valorizar né? é, a, a folha de coca, né? Então, é uma iniciativa muito legal que dá para encontrar pelo Instagram, dá para encontrar o site deles, que eles têm alguns, até também a parte de. De, que eu vou falar também da parte de medicinas também, mas tem os alimentos também, certo? É, então, agora, vamos falar da parte medicinal da folha da coca. A gente estava falando das partes nutricionais. Lógico que uma coisa não acaba onde inicia a outra, né? Onde que a é, alimenta, medicina também, enfim, elas se encontram, mas a gente vai dar um foco é, aqui um pouco na parte medicinal, certo? Agora, nas propriedades medicinais, tá? É, aqui tem duas fotos da loja onde a gente trabalhava é, e assim justamente uma tintura né um extrato alcoólico assim feito a partir das folhas e também um azeite né um macerado aí na, na, de folha de coca dentro de um, é, um azeite né de um, de, um, de um óleo né um óleo feito de um óleo macerado nas folhas de coca tá vamos lá então olha só um pouco das propriedades medicinais da folha de coca. É, eu vou dizer para vocês, como uma experiência pessoal, assim, que eu sarei a minha gastrite crônica, a minha pangastrite, assim, mascando folha de coca, essa foi uma melhor coisa que aconteceu na minha vida, na verdade, a minha vida se tornou outra, né, depois de conhecer essa medicina. Então, como tá escrito aí, a sua alcalinidade combate a acidez do estômago, é um ótimo digestivo. A gente vai ver mais para frente, que tem... Um dos alcaloides é a papaina, que é muito presente no mamão, que tem propriedades digestivas. Existem umas outras alcaloides também que, que ajudam também na reconstrução, com questão de úlcera e, e gastrite, né? E melhora muito o enjoo e mal-estar estomacal. A minha amiga que está aqui comigo não mente, ela fala que é uma das melhores coisas que existem quando ela sente enjoo, né? É, falou que é questão de mascar, passa o enjoo, né? Então, olha só que aplicação legal, às vezes as pessoas estão num tratamento, é... tá torcendo aqui a Tiandre, celebrando aqui, porque muitas vezes ela andando pelo Peru, um relevo muito cortado para lá e para cá, ela sentiu um enjoo muito forte, e era só a de copo que fazia passar esse enjoo, né? É... Então, olha só, as pessoas que, poxa, fazem quimioterapia, né? que estão passando por processos aí difíceis aí da parte... É, do estômago, né? Poxa, por que não ter a folhinha de coca para mascar, para melhorar, né, meu? Olha que benção que é essa planta e eu sou muito grato assim. A digestão se tornou uma outra coisa assim, quando é, que é um excelente digestivo, assim, eu digo por experiência própria mesmo. É, realmente já tinha tentado de várias coisas assim. É muito maravilhoso, tá? Então, melhora as dores e os espasmos do sistema gastrointestinal, né? É muito conhecida por atuar muito na boca, né? ainda mais por ela ter essa cultura da, do mascado, né? alivia muita dor do dente. E aí, como é esperado, né? Por ela ser uma, uma planta muito rica em cálcio, né? combate a osteoporose, artrite e artrose, né? um grande protetor dos ossos e do dente. Além de ter altos teores aí de cálcio e de fósforo, né? Ela é muito rica também. Ela tem um alcaloide chamado quinolina, né? que participa nessa parte de produção. Na, da proteção dos ossos aí, né? Então utilizado ancestralmente assim né, para ajudar a curar osso quebrado, né? Justamente pela reconstrução e até pelo efeito anestésico também. Então muito utilizado nesse sentido aí. Então justamente como ele tem essa característica é, também anestésica, analgésica, também acalma dores de reumatismo, de luxação, luxação não, né? Luxação e fraturas. Né? É, combate a alivia a diarreia né? é, também tem né? ela tem rica em fibras né? como o Agostinho falou lá no comecinho e também é bem interessante que ele funciona como um laxante em algumas horas também quando você masca eu sinto muito isso também então é bom também para quando precisa né? é bom também como um bom laxante Às vezes as plantas assim, né? são energizantes e relaxantes ao mesmo tempo, é uma sinergia das plantas né? ela tem uma composição ali que ela atua até, em diferentes momentos, até de, de maneiras é, opostas, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, oposta, tá? E ela é uma planta que, é, também pela quantidade de vitamina A e vitamina E, e, vitamina e é, ulti, é ulti, antioxidante e regeneradora aí das células. Funciona como um bom cardiotônico, né? É, ela é muito vista, assim, né? Para prevenção, né? É, Para prevenção para qualquer vários tipos de doenças cardiovasculares assim né porque é muito rica em, nutri, em nutrientes e, e, e antioxidante também né então ela ajuda em diminuir o risco de desenvolver problemas cardiovasculares tá é... então aqui ó como a gente já falou aí combate a anemia pela alta quantidade de ferro hoje muita gente né sofre com essa questão de anemia por uma alimentação assim é, é, assim não, não que não contempla uma diversidade de alimentos às vezes pobre né em ferro é, então tá aí uh, a folha para ajudar nesse, no, nesse nesse momento nessa recuperação então, é, ajuda no emagrecimento, ela é termogênica, né? Como outra, como agora vocês vão lembrar do slide lá no começo, que eu estava falando dos do, do superfoods, né? Vocês vão ver que vai bater agora aí, as os, os propriedades batem muito com as propriedades dos do, do, do, do, do superfoods, né? Conhecidos aí, né? Porque ela estimula o metabolismo, né? Então, ela é, um, é conhecida aí para... No, no, no fator de emagrecimento, mas também tem uma questão de, de, de aumentar a estamina no cérebro e também dar essa sensação de saciedade, né? Então, evitando aí também os excessos na alimentação, evitando também a obesidade, também tem por esse lado. A gente vai ver mais um, mais um pouquinho disso aí quando a gente vê dos alcaloides, tá? É, como eu já falei, estimulante também, afrodisíaco. Existe até um livro aí, falando aí do, do Satyabha, se eu não me engano, Falando assim sobre, sobre esse aspecto da sexualidade, e aí ele aborda um pouco da folha de coca também. É utilizada para elevar o humor também, eliminar a fadiga, muito, né? Um grande parte das pessoas que às vezes mascam a folha de coca ancestralmente é para eliminar a fadiga, né? É, então ela recarrega as energias, dá uma energia extra aí, principalmente que ela é utilizada muito no campo, né? Então ela tem umas propriedades assim, vamos dizer assim, podemos. É, tem essas propriedades antidepressivas também, para essa questão de, de elevar o humor, assim, tá? Ah, ela também ajuda a combater, no caso de laringite, dor de garganta, de rouquidão, muito, muito recomendada aí para quem trabalha com a voz, cantores e, e locutores, né? Então, ah, por vários efeitos aí, anestésicos e aí também pelas propriedades, assim, de, de ativar o sistema imunológico, né? Então, ela dá esse, essa melhorada aí nesse quadro de laringite. Tá? E por conter bastante vitamina B2, também ela ajuda a regular a glicemia no corpo, né? Então, melhora o metabolismo e ajuda a desempenhar um papel na redução de risco de diabetes, né? Ela tem esse papel aí de, de, de regular a, a quantidade de açúcar no sangue. É bem interessante isso. Você vê, as plantas elas têm um, são uma farmácias, né? É, no bom sentido, né? São uma farmácias ambulantes mesmo, né? E aí conhecido, né? Quando a gente fala da, da, da folha de coca, né? Agora só agora estou falando disso, né? O, o mal de altura, mal da montanha, o sorote, né? É, geralmente as pessoas já, ah, vão tomar um chá de coca. Lá quando chega no Peru, quando chega em La Paz, lá na Bolívia, geralmente o pessoal lembra disso, né? Porque e a gente vai entender por quê. É, mas ela ajuda na oxigenização, na oxigenação. É, eu vou mostrar um pouco aí na hora que estiver falando dos alcaloides é, então ela ajuda então ela é, é muito bacana para o sistema respiratório assim ajuda a aumentar a, a capacidade do corpo de assimilar o oxigênio do corpo é, do, do, do ambiente quer dizer né então é por isso que ela é tão conhecida né porque lá no Peru no, tem os, na cordilheira dos Andes no, em La Paz na Bolívia né é muita altitude, é, aí as pessoas passam um pouco mal por causa dessa diferença, né? A gente, por exemplo, eu moro aqui, 700, 800, 600 assim, é, metros acima do mar, aí é, Cusco, poxa vida, tá por volta aí do, dos 3 mil, né? Então é muita diferença, né? Então é, a coca é conhecida muito por essa questão do mal de altura, de combater o mal de altura, né? Só que quando as pessoas falam disso, às vezes só falam disso esquece de toda uma outra parte que tem, né, em relação à folha de coca, né? Então, ela vai muito além de, de lidar com o mal de altura, vai muito além, muito além, né? E olha só, ela também tem um, é, é possível fazer cosméticos com a folha de coca, né? Usar ela de forma tópica, né, em forma de emplastro, assim, então, porque ela tem uma ação analgésica, anestésica, né? E, e também pela presença de tanino na folha, também serve para cicatrizar e também como antisséptico então, quando a gente morava no Peru, a gente fazia uns cosméticos, né? Ela também tem propriedade hidratante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então, ela tem uma. Se uma... pode fazer vários produtos cosméticos, pomadas e é, com a farinha de coca também. Que ela vai dar uma ajudada aí, né? Tanto na parte assim de na parte de sabão para sepsia, né? É, parte de cicatrização de estimulação da. da, da, da... Da corrente, sanguínea, da corrente sanguínea, né? É, enfim, vamos que vamos aí, essa folha de coca em várias formas, né? Olha só, esse livro aí que eu tava comentando, é... ah, eu até falei que eu era do Satya Barrio, Satya Barrio, mas não, né? Eu tava confundindo, né? O que tem da coca e sexualidade é desses dois doutores, eles são, se eu não me engano, eles são japoneses, né? Acho que os dois são, sei que um deles são, acho que os dois são, e aí eles, né, eles têm muitos livros relacionados com a folha de coca, né? É, acho que é assim que fala o Shito e Kunihiro, né? Eles têm uh, aquele biobanco que eu comentei, ele tem, uh, fazendo o, ele tem um livro sobre a, a coca e a dieta cetogênica, tem esse fator anti-obesidade, tem outro livro também uh, em relação à sexualidade, enfim, tudo relacionando, ele aborda o tema, pelo que eu já pude ver nos livros, é, eu já li uma parte de, de, de alguns deles, né? não, não cheguei a ler de cabo a rabo todos ainda, mas é, em algum momento ele cita e faz uma relação aí com a folha de coca. Tá? Olha só que interessante, é, isso me ajudou muito também, é, como uma, pessoa, uma pessoa que extremamente é, com, com características de TH muito forte, TDAH, é e de a dificuldade de sentar e se concentrar né então a folha de coca é reconhecida com aumentar a concentração e o foco né e eu posso dizer isso de experiência própria assim porque tinha um tempo atrás que eu não conseguia nem sentar para ler hoje nós já li muita coisa assim em relação a esse assunto e outras pautas indígenas por exemplo que eu gosto muito de ler e estou escrevendo até um livro, estou fazendo uma pesquisa super profunda sobre a coca, então, olha só que interessante. Ela me ajuda a aumentar a concentração e o foco. E o que, que eu fiz com isso? Estou né? lendo sobre ela. <risos> é quase que uma retribuição a essas propriedades aí. Muito bom. É... Vamos lá. Por mais que ela seja estimulante, ela é reconhecida por melhorar o sono profundo, né? depois que você passa... 20 minutos que você, você deixou de mascar, ela traz um relaxamento que é diferente da cafeína, é, que às vezes te deixa mais estimulado por mais tempo, né? A Coca é conhecida como um estimulante leve, assim, né? E, e, e até falando sobre se aumentar a concentração e o foco, né? A, a, a cafeína, eu sei que tem gente que fala que ela aumenta, a ajuda na concentração, mas às vezes a cafeína ela tem o um efeito de, de trazer muita energia. E, e, tra, e, e trazer até um pouco de, de informação demais para a cabeça, e às vezes a pessoa fica até meio atrapalhada, ou assim, fica com uma hiperatividade. E a folha de, a folha de coca é um pouco diferente, assim, ela dá energia, com você está com sono, você vai mascar, você vai dar uma despertada, só que depois que passa esse momento do, do mascado, você tem uma, um relaxamento muito maior, né? E eu, eu pude sentir, por, por experiência própria, que mascar melhora a concentração e o foco muito mais do que tomar um café, por exemplo, que te deixa um pouco mais ligado. assim, né? É, é, engraçado que às vezes as pessoas ficam meio receosas de experimentar a folha de coca e não tem receio de tomar um cafezinho. né? É, e assim, a, a, assim ela é até mais suave, assim, né? com o efeito estimulante do café. Então só para assim, Olha só que interessante, a folha de coca também contém lítio. Né? Esse ingrediente, né? Esse, é, essa substância famosa aí, né? E ela protege aí contra as enfermidades mentais, também ajuda na redução do estresse né? através do lítio né? e de outros alcaloides. Então, muito benéfico aí para o cérebro, né? Então, ela tem essa prevenção em relação à demência e do Alzheimer. Porque contém muita clorofila também, para prevenção de várias doenças, inclusive diversos tipos de câncer certo? Então, assim, obviamente, pelo alto nível de vitaminas, fortalece o sistema imunológico, é também conhecido como desintoxicante, é uma planta que dá para se colocar no detox, nos sucos, né? Nos sucos detox da vida, que ajuda a eliminar o ácido úrico. É muito legal também que regula a pressão arterial, isso é uma característica é, bem bacana da, da folha de coca, isso é bem conhecido também como das propriedades, tá? E também é diminui o colesterol, realmente então estimula, né, é um estimula o organismo assim, e ela acaba também diminuindo o colesterol. Então, assim então, alguns são mais, essas propriedades, algumas mais, mais evidentes, e outras assim, outras, mas é, é, de todas que eu falei aqui, você pode constatar, tem bastante referência e bastante estudo, assim, experiências próprias das pessoas em relação a... a essas propriedades que eu tô trazendo aqui, que eu, que eu quis ressaltar aqui para vocês, tá? É, então, eu, eu, eu peguei uma citação aqui de um médico dos Estados Unidos, esse Andrew, né? Que ele fala que é, é muito significativo que ele trouxe, assim, ó, ele, estudou de, durou, ele estudou durante muito tempo a atualização da folha de coca no Peru e na Colômbia. E ele recomenda aos não indígenas, ou seja, as pessoas da cidade, né? No American Journal of Drug and Alcohol Abuse, o jornal americano sobre os abusos da, da droga e do álcool, lançado em 78, que é uma medicina leve nos casos de dores e de no sistema gastrointestinal, né? então, pois ela é superior à beladona, à atropina e outros medicamentos e não tem efeitos colaterais. Ó, a coca como um substituto do café com ação antidepressiva de ação rápida. Olha só, como tratamento de doenças agudas relativas à locomoção, como tônico em caso de laringite e de né, para cantores, cantoras e, e locutoras, locutores, no tratamento dentário também, para tratamento de emagrecimento, é, pois a qualquer dotado de ação anorexia tira é, também a sensação da fome, como um estimulante né, para as pessoas que fazem grandes esforços físicos e para alguns atletas. né? e também até como substituto durante as curas de desintoxicação de anfetamina, inclusive de cocaína olha só, essa citação eu peguei de um livro de dois antropólogos também chama Coca, Coke né? é, de 88 então traz tá essa citação desse médico aí ele falando aí no jornal americano aí sobre é, sobre todas essas propriedades da folha de Coca então vamos falar aí então um pouco né eu sei que eu estou me estendendo um pouco aqui mas falar rapidamente aqui dos alcaloides, tá? É, da folha de coca. São conhecidos, né? Eu sei que a cocaína que dá o um nome é o um nome da planta, né? É, na verdade, sim, na verdade, não foi o alcaloide que deu o nome para a planta, né? Na verdade, a planta já chamava, chamava coca, que tem origem aimara, né? E aí esse alcaloide ficou conhecido como cocaína, vindo da coca, né? Na verdade, o alcaloide leva o nome né? é, da planta. Mas não existe só cocaína na coca, existem outros quatro, 14 alcaloides conhecidos na folha de coca. Né? É, então, ela, em forma natural, ela tem propriedades, como eu falei, anestésicas e analgésicas. Né? É, olha só que interessante, ela, uma forma natural, é um alcaloide extremamente frágil. Em contato com a saliva e a enzima, se hidroliza primeiramente em benzoil. Equigonina, e logo depois, também com a ação de suco gás, como eu já falei lá no comecinho, transforma-se em equigonina, e é sabido que essa equigonina ela é uma forma bem menos ativa, é, bem menos é, forte do que é propriamente a cocaína. Ou seja, né, a humanidade já masca a folha de coca há muito tempo e, e, e simplesmente esse alcaloide, a gente deu nome para as transformações, né? mas é, você vê como existe uma comp compatibilidade né? na hora que se coloca na, na boca. É, é, essa substância que ficou com esse peso todo enorme dela, ela se transforma, né? E ela é, lá quando ela chega no estômago, ela já é uma outra coisa, né? Então, ela não é isso, essa, essa imagem que se traz em relação à cocaína, né? Então, e para como eu falei no comecinho, que é importante a gente falar, né, normalmente... A cocaína, ela, tem, ela só vai ter ser entorpecente se ela foi ingerida por via nasal, né? ainda mais refinada, né? ou, ou por, por injeção. Né? Isso não acontece com a mastigação, com o mascado das folhas da coca. Né? É, no máximo, você vai sentir um estímulo, né? porque ela é um estimulante, assim como o café também. Né? É, olha só que curioso, a cafeína e a cocaína são duas... São dois alcaloides é, é, que têm propriedades anestésicas e analgésicas, né? É, então, assim, elas são pare, parecidas, né? É, estimulantes, né? E engraçado que quando a gente fala de cafeína, a gente lida numa boa, né? Pô, no café, ah, tem... No, no chá preto tem cafeína, ok. No chá, no chá tem cafeína, ok. No café tem cafeína, ok. No cacau tem cafeína, ok. Né? Não tem esse peso, né? A cafeína... E a cocaína tem um outro peso. Né? Então, tem toda uma questão aí, né? de, de, de construção histórica sobre esse nome, que precisa ser desconstruído também. Né? Até mesmo porque é, a cocaína ela é utilizada na indústria farmacêutica. Né? Ela é extraída e é utilizada na indústria farmacêutica. É, enfim, sempre importante ser dito também. É, às vezes você tá usando uma, já usou um remédio que... Né, tem aí a, a cocaína extraída ou foi desenhada a partir disso, né, que hoje é, já é sintética, né, e aí o Anthony Hellman, né, ele é, olha só ele é um antropólogo, ele, ele é brasileiro né, apesar desse nome, ele é brasileiro nascido em São Paulo, porque o pai é inglês e a mãe é argentina, né, e é ele tem um mestrado, né em antropologia, né, em Cambridge é uma pessoa famosa, ele é autor do, do livro Mama Coca, né então, ele tem uma longa aprendizagem aí com, os, com os indígenas, o povo paes. Então, ele fala assim, ó, a coca, sobre a forma de folha, com a sua cocaína e suas inúmeras propriedades, pode ser utilizada para produzir um estímulo regular e ininterrupto no espírito e no corpo. Um estímulo de um nível tão preciso que pode ser mantido quase indefinidamente, sem diminuição, e sem a inevitável excitação nervosa que, que resulta no consumo habitual. Né? da cocaína. Enfim, o que ele está dizendo aqui? Né? Que o mascado da folha de coca, que é algo que as, que as pessoas fazem ao longo do dia, muitas vezes, é, né? te dá um, um, um estímulo, mas ele é compatível com o seu corpo. Né? É muito preciso, né? segundo as palavras dele. Né? Justamente, as pessoas têm costume de ir mascando, é, tem uso, como o Agostinho falou, tem o uso nas oferendas é, religiosas, é, mas também tem uso popular então o, o motorista do ônibus a motorista do ônibus está ali também está com uma folhinha de coca também né assim como tem o chimarrão né a erva mate como tem o um cafezinho né é, é, enfim é uma planta que está ali no uso social é uma planta de roda né de que as pessoas mascam junto para abrir a palavra para conversar então não tem essa esse estigma todo que existe né em volta da folha de da coca, né? Então a gente tem que naturalizar isso, né? É, na loja que a gente trabalhava, por exemplo, tinha uma mesinha ali e ficava as folhas de coca lá servidas, as pessoas sentavam, mascavam, assim como podia ter chego, né? E para tomar uma erva mate, tinha lá a folhinha de coca para mascar, para sentar para conversar. Uma medicina maravilhosa, assim, para para clarear a mente, para trazer os problemas que precisam ser resolvidos, é impressionante, maravilhoso, maravilhosa. Então, assim, aí também tem um outro coloide, que é a quigonina né? É... Que também é muito parecido aí com a cocaína, né? Que a cocaína acaba se tornando equigonina, mas a gente considera a equigonina como outro colóide né? Ela metaboliza gorduras e carboidratos, aí por isso que eu também comentei lá, que a gente ia falar um pouco mais justamente que ela reduz o colesterol e afina o sangue também. E aí tem que, para quem tá fazendo vai fazer cirurgia, por exemplo, nada muito drástico, assim, mas ou está tomando algum medicamento que afina o sangue, é interessante ficar ligando nesse ponto. tá? Não é nada absurdo, obviamente, mas, mas é só um cuidado a mais aí. E o seu, segundo doutor Satya Barrio, né, que fala a principal virtude da equigonina é aumentar os níveis de glicose no sangue e mantê-lo por um longo espaço de tempo por isso se diz que a mastigação de folha de coca suprime o apetite e aí. Então eu tinha comentado, né, que ela tira o apetite e também tem essa tem um papel desse alcaloide, eu tinha falado lá também sobre a, a, o a sensação a sensação de saciedade, né, da estamina no cérebro, né? Então, mas também tem essa esse papel da equigonina para no Tá? No, nessa questão de suprimir o apetite. Tá? Falando da equigonina também, que é um derivado da cocaína, né? né também ah, ah, é, é um analgésico anti-inflamatório, então, para dor de cabeça, dor muscular, desinflama edemas, né? Também é, alivia consideravelmente o reumatismo. Tá? É, e Também é utilizado até para diminuir dor durante o parto. Isso tá? é um, uma citação aí que eu trouxe. Vamos lá, atropina. É, eu tinha citado a tropina lá né o, o médico estava citando a tropina né é, é um medicamento que as pessoas né é, que também é um anestésico e produz broncodilatação e reduz também a secreção nos brônquios né então aí tá aí nos efeitos aí para as vias aéreas né é, e ajuda na respiração também por isso que né combate aí o mal da altura também né é, e olha só que interessante também né ele é um alcaloide antimuscarínico, então ele, ele interage com os receptores muscarínicos, né? Então ele evita também a fixação do neurotransmissor acetilcolina, né? E, e aí ela atenua também as respostas fisiológicas né? dos impulsos nervosos do sistema parasimpático também, né? Então tem vários outros medicamentos aí também que são né, anticolinérgicos, né? Que inibe a fixação do, da acetilcolina, tá? É, enfim, então aqui a África coloca a tropina também, né? Ele tem um uso farmacêutico a tropina, é fácil de encontrar isso, né? Cria um potente diurético também, né? É, mas também é, facilita também ao mesmo tempo que o rachamento da, da, do fundo da bexiga também facilita a contração dos músculos, né? Favorecendo a retenção urinária para quem tá, quem está com, com incontinência, incontinência urinária, né? É isso. Às vezes eu me confundo um pouquinho com as, com as palavras. Grato, Zezito, que está comentando aí, está mandando uma força aí. Estamos quase chegando no final aqui. É, graças, é, agradeço aí pelo, pelo apoio aí, pelo, pelo, pelo acompanhamento aí da live. Ah, então, a pectina. Tem pectina, assim como tem na maçã né? e outras frutas, né? É um absorvente, um antidiarreico, né? Por isso quando fala combate à diarreia, né? Agora estamos tecendo aqui com os alcaloides, né? A gente, a gente trouxe as propriedades medicinais e agora também estamos relacionando aqui com os alcaloides. Que juntamente com a vitamina E, regula a produção de melanina na, na pele, né? Então, essa pectina também é capaz, ó, atua também é, eliminando colesterol e triglicérides. Então, por isso que diminui o colesterol, como a gente já tinha citado também no outro alcaloide, tá? Tá? E a aterosclerose também, ajuda também a prevenir a aterosclerose, tá? Um protetor coronário, pequetina, presente na folha de coca também. E olha só, a folha de coca também tem papaina, né? Tem maior proporção no mamão, né? Com... Mas também tem na folha de coca e, e ele assim, acelera a digestão, né? Uma enzima é, proteolítica aí, ó, capa é, com capacidade de digerir prote a proteína dos alimentos. Né? É, com, essa são, com a ação muito semelhante à, à tepsina, tá é, Então, ela, o papaina da folha de coca ajuda a melhorar o sistoma, o, os sintomas de gastrite. Tá? É, e até, olha só que interessante, é utilizado também para melhorar o estado de uma pessoa que passou por uma um procedimento cirúrgico no, no pâncreas, né? É, que tira uma remoção do pâncreas, né? Então, tem mais essa, essa, essa, mais essa aplicação, tá? É, e a, a papaina é utilizada aí na indústria farmacêutica, com um acelerador de processo de e no, no, no de, de úlcera, né? É, de, de, desse decúbito, que é quando a, uma parte da, da pele para de ser irrigada com sangue é, e aí forma esses... É, Ainda essa, mais no calcanhar do pé, e tem sido usado muito a papaina, que tem na folha de coca também. Vamos lá. Higrinina, né? Ela excita as glândulas saliva salivares, então, onde tem deficiência de oxigênio no ambiente, ou seja, em lugares mais altos, né? Então, é por isso que ela também é conhecida aí para lidar com o mal de altura, o sorote, né? É utilizada aí para melhorar a dor de cabeça o estresse e feridas superficiais, tá? Mas esse é o calote, a globulina é um cardiotônico também. Regula, que regula a falta de oxigênio no ambiente e melhorando a circulação sanguínea, evitando o sorote aí, o mal da altura, o mal da montanha. E vamos. A piridina também acelera a formação e funcionamento do cérebro. Lembro que eu falei que ele previne umas doenças mentais aí. Tem a piridina aí no meio disso tudo, né? É, aumenta a irrigação sanguínea da hipófise das gândulas, tá? É, a piridina tem uma ação natural, né? De, como um antibiótico também de amplo espectro é né? utilizado aí para tratar a infecção. E aí até né, é utilizado já a piridina como produto farmacêutico e até em, em, em agroquímicos, né? Essa é uma parte feia aí. É, não, não que venha da folha de coca. Estou falando que a piridina é utilizada, né? De outras fontes, né? É, como solvente na produção de medicamento aí é, enfim vamos lá e a quinolina que eu já citei lá né que evita a formação de cárie. aí tem uma coisa interessante né é, é dito na história né quando os espanhóis chegaram né no, no, nos incas né eles ficaram besta que, que, que as pessoas mais velhas tinha todos os dentes na boca né? E às vezes, o que é dito na história é que o pessoal com 30 anos começava a perder tudo os dentes, os colonizadores espanhóis. Né? Então, eles ficaram, ficaram até besta, a ver as, até os, as ossadas das pessoas com a cara dentária preservada, uma coisa que a gente pode ver também em museu. Né? Então, é, graças também, em grande parte, aí, ao mascar das folhas de coca, que representa essa a quinolina, né? Ela tem toda uma infecção, é, tem, tem toda uma a folha de coca também tem uma as propriedades é, bactericidas, né? É, então mas tem essa aí, essa quinolina que evita a, forma, a, a formação de cárie dental. Tá? Justamente juntamente com o fósforo, com o cálcio, né, evita a formação da cárie, tá? Aí tem uma outra alcaloide, outra alcaloide chamada conina, tá? Que é um anestésico poderoso também. É, para ir já para diminuir as dores de grande intensidade, como a dor de dente, dor abdominal, dor de cabeça. É sabido, né, as, as, a, né que antigamente, né, os incas faziam uns, mas operações, né, e usavam de alguma forma, né, é, a coca, né, como um anestésico, o anestésico que eles tinham para fazer as operações, né, no como é, é trepanação, trepanação, essa é a palavra, não sei se estou confundindo, mas acho que é isso. Né? então, e, eu, e tem registrado esse museu, né? Os crânios com buraco, assim, né? Não imagine você fazer isso em um, né? Não tinha um anestésico geral, né? Então utilizavam a coca, né? De alguma maneira, é, não se sabe exatamente como, né? Mas mais concentrada, de algum extrato, para poder fazer um, um anestésico para poder fazer essas cirurgias, né? E faziam, né? É, então, você vê que dá, ao longo do, do, do, desses alcalóides, a gente vê, né? Como tem bastante em relação a dores, né? Como tem vários analgésicos e anestésicos, né? Estamos falando da colina da conina e tem a cocamina, também que é um outro alcalóide anestésico, que, juntamente com a conina, ajuda a aumentar as propriedades anestésicas e analgésicas, né? Também da cocaína, também da forma, de, de, em forma natural. Né? e a cocamina é também um umectante é hidratante então ela pode ser utilizada nos produtos de limpeza pessoal né como um hidratante por isso que também é utilizado também nos cosméticos no, no, em cremes pomadas sabão né ah, tanto que as pessoas né é muito fácil as pessoas sabem ah quando elas vão mascar, por exemplo nossa senti uma dormência na boca né então é bem evidente ainda mais quando você masca com a Gipta, que é aquela substância alcalina, né? Que é Gipta, o Tocra, o Lipta, é, Ligia, tem vários nomes, né? Tem várias receitas, né? Que é uma substância alcalina, né? Por que que acontece isso, né? É, as pessoas usam, é, mascam junto com essa pedrinha alcalina, né? É, para justamente potencializar e extrair melhor os alcaloides da coca. Então, quando você masca, você já sente uma certa dormência na boca, mas quando você usa uma cinza e você extrai os alcaloides da coca, você sente mais essa dormência, é mais evidente ainda, né? Então, essa é uma das primeiras sensações que as pessoas têm ao mascar uma folha de coca, esse é efeito anestésico né? na boca. Vamos lá. Que parou. E aí tem a inulina, né? Poxa, esse é um... Esse é um é conhecida a inulina, né, como pode ser um, um suplemento, né, nutricional e também regula o trânsito intestinal, tem essa que é meio que uma essa fibra, uma fibra solúvel, né? Então, ajuda no crescimento da flora intestinal, né? Então, é fácil de encontrar na internet a inulina, né, em cápsula, né? Nesse nesse nesse sentido. Então, olha só que legal, ela melhora o funcionamento do fígado, né? a secreção da bile, né? Enfim, ele é diurético, ajuda a eliminar substâncias tóxicas não fisiológicas. né? Então, aí por isso que ele também tem efeito detox. E muito pare... é um polissacarídeo essa, essa inulina, né? Essa fibra solúvel também é muito parecida com a vitamina B12. E produz aumento das células do sangue. Equilibra a formação de melanina, evitando e limpando manchas no rosto. Então, por isso que também é utilizado aí é, nos cosméticos também, que ajuda a tirar manchas também, né? É, e também, essa, essa inulina é famosa para também eliminar substâncias tóxicas. Então, por isso que tem esse efeito detox. Então, aí, mais aí um, um dos 14 alcaloides da folha de coca. E aí, aqui a benzoína, uh, que é um ou outro. Uh, olha só, ela acelera a formação de células musculares. Né? Então, e ela também protege a, a, os é conhecido por é utilizada também na, na, na indústria antes da, da para evitar o que os alimentos se né na proliferação de alimentos né e aí e ela por ter participado dessa aceleração de forma de dessa acelerar a, a formação de células musculares ela também é, ela tem essas ah, ah, ah, aplicações terapêuticas para gastrite e úlceras também né? eu estava falando que foi muito bom para mim, né? então a besuína tem a ver com isso também. Tá? E a se assim, a gente pode encontrar em bastante pomada veterinária também, que é utilizada assim como antisséptico, também de aplicação tópica, tá? no tratamento de ferida e de cicatrização. Tá? É... Então, mais um alcaloide aí na folha de coca. Reserpina, né? que regula a pressão arterial. Né? que eu estava falando também tem um, um alcaloide que é mais responsável por isso. Né? Então, tanto para hipotensão e para hipertensão. Então, dá uma regular na hipotensão arterial. É, a rezepina tem, tem a ver com esse processo e ajuda na formação de, das células ósseas. Tá? Então é isso, gente. Eu vou agora só mostrar mais umas fotinhas, mas de conteúdo era isso. Aí eu vou mostrar a pomada que é feita, é, essa aqui também, essa pomada de coca é feita para aquela, aquela iniciativa, aquele projeto, aquela empresa, Coca Nassa, que é do povo Nasa, o povo indígena da Colômbia. E, e essas pomadas assim, elas são muito indicadas assim, para dores né? da articulação, dores musculares, né? é, para dar uma relaxada, para ativar um tanto a circulação, são, são bem bacanas essas pomadas. Aí, ó, também tem sabonetes aí, feito com, com, com a folha de coca, né? E aí, tá vendo aqui essa folha aí, esse sabão até mostra que ó, ajuda a eliminar a mancha. Acabei de falar né, dessa propriedade, né, da folha de coca, né? Então, tem sabão de coca também, olha só que interessante. E aí, mais produtos aqui da coca nasa, tem um, um, uma tintura de coca, que eles chamam de biogota de coca, que é um extrato alcoólico, né? Então, você pode tomar, vai ser uma forma de você potencializar as propriedades da, da folha de coca, né? Ainda mais da, da perspectiva medicinal, né? Lógico que acaba vindo os nutrientes juntos também. Aí você toma de gotas, né? A gente lá na loja, a gente fazia bastante tintura de coca com, com cachaça, tudo, né? Mas dá para fazer também com, com, com álcool cereais, né? Mas, ó, ele é, ao mesmo tempo que é energizante, é calmante, né? Porque essa é sinergia da planta, assim, né? É anti-inflamatório, desintoxicante. Eu vou ficando um pouco cansado, vou começando a enrolar as palavras aqui. Mas é bom para é tratar artrite, artrose, reumatismo e os problemas digestivos. se né? potencializa aí no, na tintura de coca, né? acalma enxaqueca, estresse, ansiedade, depressão, mal de altura. Então, é uma forma de você consumir a coca concentrada, a folha de coca com um extrato, que nem a gente faz as garrafadas com, com plantas medicinais a gente usa também é, também porque não fazer um extrato alcoólico também para utilizar de forma medicinal a coca, né? E também tem um azeite, né? O azeite macerado, né? É, que é legal para fazer as massagens, né? Para aliviar dores, né? Propriedades analgésicas, né? Hidratantes, anti-inflamatórias. Utilizar também uh, o azeite de coca. E também tem essa esse gel que está mostrando aqui no cantinho, esse Coca Pure. Né? Que é uma pomada também, é um gel também, com, é, também pensando em ser algo para inflamação, para como analgésico, né? Para tirar dores, etc. É, dar uma relaxada também na musculatura. Eu já utilizei também, é bem bacana. Enfim, só para mostrar os produtos aí também, mas é isso, gente. É, agradeço, eu estou acompanhando aqui. Olá. e aí, Agostinho? É, acho que não teve nenhuma pergunta aqui, né? Não, não, não tem pergunta, porque tudo está, tudo está claro. <risos> é, que bom, que bom. Eu tento explicar da melhor jeito possível, assim, né? <risos> então, é, gente, é... Estamos en la frente de una planta perfecta, tanto como medicina como alimento. Entonces es injusto que sea prohibida, que sea penalizada y que a, a los únicos países en donde se puede consumir es la Colombia, na Bolivia y no Perú, porque son los países productores de, de la hoja de coca. El asunto por qué está penalizada es porque de ahí producen la droga que hace mal. Ese es el problema. Entonces, la única manera como debemos eh, despenalizar o vamos a conseguir despenalizar esta folla de coca, esta medicina y este alimento, es a industrialización de hacer monte de productos, remedios, alimentos, y que todo el mundo, si es posible, consuma, que coma, Folla de coca, farinha de coca y se va a curar. Entonces, si por ejemplo, vamos a llorar sobre la leite derramada, si estas dos plantas o cannabis medicinal y a folla de coca hubieran sido libres, no hubieran sido prohibidas y la sociedad en general hubiera consumido estas plantas o hubiera consum, eh, conocido hace cinco años atrás, não haviamos tenido a mortandade que tínhamos por o COVID-19. Então, imagina: então as pessoas estão doentes por ignorância. Então, aqui já falamos, é, a mim até me dá vergonha e me dá muita pena. Estou muito triste porque a sociedade está doente. Se vocês vão a olhar na internet, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, no mundo inteiro tem 300 milhões de pessoas estressadas e que estas pessoas já estão desahuciadas, já não têm cura com a medicina do hospital ou da farmácia. Mas com a folha da coca podemos curar. Então, por favor, eu não quero continuar falando porque ya escucharon. Lo único que pido para vocês, personas de Brasil, si alguien tiene oportunidades de bater en la porta de alguna universidad que se comprometa en hacer algún estudio científico, así como hicieron de ayahuasca, vamos a conseguir muchas cosas. Porque nadie quiere se responsabilizar de esto. Pero esto es una parte política. Uma parte os governos políticos se tem que unir da da Colômbia do Peru e de Bolívia e exigir a despenalização mas isso não está no está acontecendo Mas nós não podemos ficar de de, de, de de braços cruzados não temos que fazer muita coisa então por exemplo eu falo, falo da folha da coca às 24 horas do dia porque cura então, a, para terminar aqui, a folha da coca aqui no Peru, a mim pessoalmente, me ajudou muito a, as pessoas não se contagiar com a COVID-19. Comer muita farinha de folha da coca e a COVID não no, no fiz nada. Claro, e para dormir, cannabis medicinal. Então, tudo isto ficou claro. Eu te agradeço muito, eh, André. Perfecto, está todo eso. Eso que yo voy a abusar de tu persona, de tu sabiduría, que yo te voy a comprometer que cualquier universidad, cualquier eh, hospital, cualquier pessoa que precise de una palestra sobre las bondades medicinales y alimenticias de la folla de coca, eso obligar, eso va a poco, porque no podemos ocultar esta. Es, es la verdad entonces yo personalmente como eh, trabajo con medicina ancestral no va no voy a tener tiempo para hablar de cuántas cuántas personas mejoraron y se curaron comiendo usando folia de coca entonces yo agradezco, a, te agradezco mi hermano eh, por tu palestra Marco por tu palestra porque Todo está perfecto, todo está claro y a la audiencia también agradezco por la paciencia porque eh, estuvimos hablando dos horas y media, es mucha cosa. Entonces eh, yo te dejo a, a, a palabra para dar sus últimas sus últimas palabras, disculpa redundancia y lo, lo que ainda en o se despedir de, de esta de esta audiencia que estava eh, com sede do conhecimento da folha da coca. Adelante. Ah, é, eu falei bastante aqui hoje já, mas é para concluir assim, né? Eu fiz com muito carinho mesmo tudo essa apresentação, é, esse estudo que eu venho fazendo há um bom tempo e é para ter registrado mesmo que eu tenho um público, sempre tem um público rotativo, né? Né, todo mundo que senta e assiste às duas horas e meia, né? Como você falou. Mas até estou vendo que teve 50 compartilhamentos aqui, então a coisa vai, vai girando e agora está registrado. As pessoas podem acessar também esse conteúdo. Isso me traz bastante, bastante alegria. É só um começo aí no trabalho. Quero seguir transmitindo essas informações. É uma coisa que me toca muito, como já disse lá no comecinho, e né, tenho essa intenção de continuar falando sobre isso, passando essa. É... desmistificando isso que foi criado em torno da folha, acho que todo mundo que se conectou com essa planta se curou, se alimentou é... e sente os efeitos benéficos também é... seja no bem estar seja ritu... ritualisticamente eu acho que já sente uma gratidão muito forte assim então uma coisa que não tem palavra assim né é... então é isso essa foto que está aí, né, fechando, eu estava junto com o Cristóvão. A gente, tava, a gente se enfiou numa feira aí de, de café lá em Quilhabamba. E aí ele, a gente ficou aí para poder né, falar sobre a folha de coca né, nessa feirinha aí em Quilhabamba. E foi muito gostoso. Tinha um bolo aí, ó, um bolo enriquecido com farinha de coca. Tinha todos os livros, as farinhas que ele produz. Né? Então, é isso. É, planejo estar no Peru em breve, e vamos se ver, com certeza. Vou querer te conhecer pessoalmente, que a gente não se conhece pessoalmente. A gente troca mensagens quase, né? Assim, às vezes não privadamente, né? Mas a gente acaba se trocando mensagem pelos grupos, né? Então, e é isso. Quando precisar, podemos montar mais projetos assim como esse, com outras perspectivas, em outros lugares que podem, possam estar também falando sobre isso. Estarei com a maior, maior disponibilidade do mundo para poder abordar essa questão e é isso é, não pode deixar isso não pode ficar continuar do jeito que está né sem informação né ela tá a, a, a o ela tá aprisionada pelo sistema né isso que é muito triste ela tá aprisionada porque poxa uma planta que tem as propriedades é inquestionável as propriedades medicinais e alimentícias ela não tem porquê né ela está, é uma relação já com a humanidade. A humanidade vem cultivando a folha da coca muitos anos, né? E por um motivo muito, né? E, e é isso. Então, né? salve aí essa, essa planta maravilhosa. E vamos seguindo. Agradeço muito aí pelo espaço, pelo convite. E vamos seguindo. Muita gratidão, Agostinho. E muito grato aí pelas pessoas que estão tão, tão presentes. Mucho, mucho obrigado, André. A la audiencia, muy obrigado a todos. Eh, nos, eh, nos vamos a continuar eh, mirando, olhando, la próxima para fa continuar falando de la folla de coca o de nuestra medicina ancestral. Muy obrigado a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Abrazo. Un um abrazo.